começou. <risos> gente, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Deixa eu ver uma coisa, eu acho que foi direto, mas deixa eu só confirmar uma coisa. Há é muito tempo que eu não faço live exatamente por aqui, porque quando eu faço a live pelo outro programa, eu preciso dar play no YouTube para ele rodar. Tá rodando a live aqui. Tá? Ah, então tá rodando, gente. Ah, tá rodando tá o tem... computadorzinho aqui, ó. Eu tô observando o meu próprio rosto, eu tô olhando pra mim mesmo. Muito bom, muito bom. Ó, então sejam bem-vindos todos. É isso aí, isso aí. Sejam bem-vindos todos. Hoje a gente vai bater um papo especial com essa galera toda que tá aqui. Por que, que eu sempre faço o lado contrário? É porque é espelhado, né? É E a gente vai falar um pouquinho mais... Sobre viajar ao Japão, sobre o curso viajando pro Japão e também como é que foi a experiência da galera que já foi, como é que tá sendo a experiência de quem ainda tá no planejamento, porque eu sei que tem de, tu, tem de tudo, né? Tem a galera que já, já foi pro Japão também antes, e que tá querendo voltar e que não conhece o curso, né? A acta que eu diga. <risos> e fica conhecendo o curso no meio do caminho. Então vamos lá, boa noite. Quem chegou, manda um oi aí nos comentários pra gente saber que vocês estão, vivo, que vocês estão assistindo e. Avisem aí pra gente qualquer dúvida que vocês tenham, mandem aí nos comentários que daqui a pouco eles respondem as dúvidas de vocês, tá? Não sou eu que vou responder nada hoje, hoje estou só aqui intermediando, quem tem a voz são eles. Então a primeira coisa, eu quero que vocês se apresentem, comentem, mandem, mandem, mandem. <risos> Vamos começar a série de apresentações. Primeira coisa, quem, quem, quem são vocês, né? Vamos na ordem, quem são vocês e... Se já viajou para o Japão ou se ainda não viajou e de onde vocês são? Vamos lá. Então, eu falo primeiro, né? O meu nome é Luciane, é, eu sou a mãe da Sofia, né? Que foi a maior motivadora de eu ir para o Japão, tá? Eu falo aqui de Florianópolis e, e eu, eu fui para o Japão porque a minha filha, desde muito pequenininha, ela gosta, é, sempre gostou de anime e de mangá, né? E quando ela tava para fazer 15 anos, a falou, mãe, eu quero um presente de, de aniversário de 15 anos e ir o Japão. Então foi aí que começou a, a minha saga, né, de, de pesquisar tudo sobre o Japão, até que eu tive a felicidade de, de conhecer a Marina, né. E eu comprei o curso viajando para o Japão e eu não tive o mesmo problema do Acta. <risos> minha viagem foi perfeita graças a esse curso show de bola. No caso da gente, Karine né? e Patrick, é, foi bem engraçado porque a Karine já tinha esse sonho de ir para o Japão, só que ela era uma utopia para ela, ela não, não imaginava que fosse possível isso é. acontecer um dia. E aí eu cheguei na vida dela e a gente foi passando o tempo e eu vi aquela necessidade ali de realizar esse sonho dela. E foi no aniversário dela, eu digo, pronto, eu vou comprar a passagem para ela aí e depois a gente vê o que que faz. E eu nem sabia de curso, não sabia de nada, né? E aí, fui e falei com as irmãs dela e a irmã dela disse, não, se você for para o tal canto é mais perigoso, tem que ir para o tal canto. Aí, eu, aí foi que eu me desespero, eu digo, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu tive que falar com ela, né? A gente comprou a passagem, foi meio de supetante, tinha tomado uns vinhos no dia e comprou as passagens. Aí depois... A gente resolve como é que faz. Aí começou o desespero de organizar porque e conversar. Eu ia fazer o roteiro, viagens. né? Eu é. ia fazer o roteiro porque ele não conhece nada, nada do Japão. Nada, nada, ia nada. Ia ser o último lugar do mundo que ele queria ir. Aí eu, Patrick, como é que faz tá um negócio desse comigo? eu compro essas passagens e não sei de nada do Japão. Aí eu comecei a procurar na internet, procurar, procurar, e encontrei, por acaso... E comprei assim, encontrei comprei o curso. Eu digo, tá aí. Eu acho que, eu acho que isso aí vai te ajudar. E, tipo, ele comprou aqui na família. Ele só disse assim, Oi. ó, comprei um curso aqui pra ti, ó, tá aqui, o que é que tu acha? Vai chegar no teu e-mail. Hã? O quê? Isso aí é roubado, isso não existe, não, Patrick. <risos> aí a Marina que eu diga. Comecei a perturbar a Marina. Ei, vem cá, que é que eu vou ver no teu curso? Ei, eu tenho quanto, eu tenho quanto tempo de acesso ao seu curso? Aí eu comecei a perturbar. Oi. <risos> Que... Isso, né? Você ah, ficou falando, não, é que eu vou te perturbar muito. Eu falei, gente, o nome disso é suporte. Né? Exato. Só <risos> é que a gente não sabia, né? Aí, assim, por cima, né? Só por cima, para os outros também falarem, né? Isso aí. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Sim, Foi uma viagem excelente. Coisa. Foi um sonho, assim, realizado na vida. E a gente vai voltar. A gente vai voltar. É. A gente queria voltar em setembro desse ano, mas não sabe como é que vai ser com essa pan aí no meio do mundo. Então, provavelmente, ano que vem. E foi pedido em casamento lá, gente! <risos> Parabéns! Hum. E não vir, né? eu não sabia. Foi surpresa, no mesmo. penúltimo dia, de ele me pediu. A Uau. gente é aqui, só fechando né, essa parte inicial, a gente é aqui de, de Fortaleza. Fortaleza. Show de bola, show de bola. Vamos lá, próximo. É você. <risos> Desculpa, tava estava interagindo com a história aqui deles. Então, meu nome é Luiz, eu tenho 21, é, 21 anos. Eu já fui para Japão, fiquei uns 18 dias lá. Eu fui com uns amigos. É, e foi um desastre. <risos> Oh, não foi um desastre, eu tenho que ser sincero, foi uma, viagem, foi uma viagem fantástica. Eu tinha um sonho de criança, eu tinha vários sonhos, tenho, tenho ainda vários sonhos, e dois deles é, envolviam o Japão, que uma era ver o pôr do sol em Okinawa, e o outro era ver o, as estrelas em cima do Monte Fuji. E eu conseguia realizar os dois. É, então foi, um, foi, uma, foi fantástico, eu passei meu um aniversário lá no Japão, fui em julho. Foi uma viagem incrível, que mudou minha vida, até hoje eu lembro... Que eu sou capaz de tudo graças a essa viagem porque pra mim também era uma coisa muito utópica eu lembro se alguém me perguntasse qual que é o seu maior sonho assim eu falava, ah, ir pro Japão porque eu achava que era algo muito difícil achava que era tipo uma coisa surreal é tipo, cheguei no, no, no topo da vida aí eu consigo ir, sabe? e não é isso e na minha viagem aconteceu muitas coisas erradas muitas coisas erradas no primeiro dia de viagem eu fui parar sem querer num bar de acusar em Tóquio totalmente sem querer, eu fui parar lá é, eu escalei um monte Fuji errado, que a gente subiu, em vez do ponto 5 até o ponto 10, eu fui do zero até o 5. Com, totalmente despreparado, a minha bagagem de roupa, veio um monte de coisa totalmente desnecessária, que eu nem sequer desembalei. Muita coisa errada, muita coisa errada. Muita coisa mesmo errada, eu consigo ficar horas falando aqui de histórias que eu fiz no Japão. É aquele tipo de aventura que você pensa, putz, incrível. Não faria de novo. <risos> Fantástico por ter acontecido, mas não de novo, não. É, aí eu pensei em ir de novo para o Japão. A vontade era ir no fim desse ano, porém, com a pandemia, tudo que tá acontecendo, e aí, eu adiei mais um pouco para janeiro do ano que vem é, para ficar mais seguro, ter mais tempo para planejar e tudo mais. E nessa busca de vontade de ir pro Japão e tudo mais de novo, e como eu achava que eu ia ainda esse ano, eu já estava desde 12 meses, no caso eu ia, eu ia em dezembro, então antes de dezembro eu estava planejando já a viagem, porque eu planejei minha última viagem com uns oito meses de antecedência, então eu pensei, poxa, vou fazer diferente e começar antes. E nessa brincadeira eu encontrei o BDT, né, que é o Vida VDTSUGI. E foi bem fantástico. Eu lembro que eu comecei assistir as aulas, o material, e tudo que eu comentava eu falava, isso é coisa de louco. Pra que você comprar um curso que te ensina a viajar para um lugar que você já foi? E, por, e, e não faz sentido você gastar dinheiro pra isso. Aí eu, não, gente, não é assim também, né? Eu também trabalho vendendo curso, e eu sei que faz diferença é, tudo isso. Aí eu continuei assistindo, continuei estudando, aí eu falei, vou comprar o curso. Vou comprar, vou ser julgado mesmo, não me importo, comprei. Aí, comprei o curso do módulo 3, já tá todo feliz já, já tinha pago o meu curso com o conhecimento que eu tinha conseguido. Eu lembro que eu pensei, vou viajar. Aí eu pensei, putz, quem que eu levo comigo? Porque eu gosto de viajar, eu gosto de ser companhia nesses momentos. É algo importante para mim ter alguém com dividir, alguém provar que as minhas histórias não são mentiras, porque eu passo, passo por muita coisa. Aí, no módulo 3, eu aprendi a quem que eu devo chamar para ir para o meu passeio, porque me ensinou qual que é o meu nicho de viagem, né? E eu percebi que muitas pessoas que, que eu iria chamar não fazem sentido, porque o perfil de viajante deles é muito diferente do meu. Então, seria uma viagem totalmente desconexa, é que eles querem fazer uma coisa e eu quero fazer outra. Aí, nisso, eu já chamei as pessoas que fazem parte do mesmo pensamento que o meu, que depois disso fluiu muito fácil as ideias do que fazer, fluiu muito fácil. Eu falava uma coisa que eu queria fazer, todo mundo topava. E também chegou na parte, por exemplo, é, no módulo lá que ensinava a comprar passagem aérea. Eu paguei na minha passagem 5.500. Quando eu descobri que as pessoas pagavam normalmente de 3.500, mais ou menos, na passagem, eu tive quase um treco, que é quase o, a metade do que eu paguei. Quase o dobro, né? É. É muito diferente, é muito diferente. Ah, e pela tabela, que no, no curso ensina como você estipular uma simulação da viagem, eu consegui enxugar tanto a minha viagem com coisas que eu queria fazer, enxugar tanto valor que eu queria ver o mínimo que eu conseguia gastar em 30 dias, que chegou na simulação a 8.900. Aí foi, poxa, eu gastei 14 mil na minha viagem, quando eu fiquei 18 dias. Isso na Tipo, eu fiz um percurso com muito mais coisas, eram coisas, uma parte gratuitas, mas eu fiz muito mais coisas é, em 30 dias e gastei muito menos. Aí eu, foi onde eu vi que eu posso levar uma pessoa de brinde na minha viagem só com o tanto que eu tô economizando. Cara, isso é super real, porque eu não sei, acho que é da época da Luciane. Luciane, você lembra da Edith? Claro, ela também viajou uhum. pra levar a filha Sim, ela e... levou, foi logo depois que eu Isso, e ela ia viajar Só ela e a filha E aí quando ela entrou pro curso, ela falou Nossa, com o dinheiro que a gente tava planejando viajar Só eu e a filha, foi ela, o marido e a filha o marido. É isso? Uhum. É, eu gastei 14 mil Eu, eu comi igual rei, eu não privei de nada No passeio Eu fiz tudo que eu queria fazer Foi aquele estilo de passeio motainá Eu tô aqui, vou, vou, vou fazer o que eu faço Sabe? É que é o que tem vontade de fazer. Comprei kimono, comigo quanto eu podia, toda de dohan bike eu parava, comprava uns três, quatro, seja lá o que for que eu tava comprando. Era colorido, eu comprei. Eu tenho um monte de garrafa de dohan bike aqui no meu armário, porque eu trouxe tudo comigo. É o é um brinde, é um brinde gratuito, né, que a gente sai do Japão, é um lembrança é gratuita, é um garrafinha. Um é o é um miaguet, um monte de miaguetes dessas as pessoas. <risos> As latinhas Coca-Cola que vem de cidade, de Kyoto, na trouxe tudo para as pessoas. Uma pra muito mim e o resto de homem é, eu, eu gastei então 14 mil nisso. Se eu gastar, se eu pegar os 14 mil que eu gastei e dividir para um mês, eu consigo fazer tantas coisas quanto e muito mais. Muito mais. No, no roteiro, eu não montei meu roteiro oficial, porque ainda não comprei a minha passagem para ir de novo o ano que vem. É, mas no roteiro provisório, que muita coisa ainda pode mudar, tá estipulado que eu vou gastar 9 mil, quase 10 mil. Com um, um coeficiente de cagaço, 11 mil, sabe? Na verdade, o coeficiente de cagaço já tá dando 10 mil. Mas acho, chutando que eu vou dar a louca lá e começar a comprar um monte de coisa, de do Rambike, 11. E ainda assim, tá muito mais barato do que a viagem que eu gastei para 18 dias. para um mês, eu gastei... É, é muito, mudou muito, mudou muito. E por falar em economia aí, entra, entra a parte, nossa, eu, eu acho que o Richard e a Kátia, eles foram, tipo, eles chegaram num nível que eu, nem eu concebi ainda o nível da economia que eles chegaram, mas vamos lá, vamos lá. Richard, conta aí como é que é a tua história. E aí, Tsuki-sensei, boa noite, gente. É, eu sou o Richard, né? E assim, eu sempre tive o sonho de conhecer o Japão, sempre gostei de cultura japonesa, tudo culinária, anime, mangá, né? Cresci vendo essas coisas e, e eu gostei, gostava muito, muito mesmo, de desse lado assim de samurai, de ninja, né? Sempre fui praticante de arte marcial, então assim, para mim isso era o máximo, né? Ver filme de samurai. Depois que eu vi o filme O Último Samurai, eu falei eu quero ir pro Japão, né? Aí, <risos> aí, e eu sempre procurava conteúdo, né? Que tinha a ver com com o Japão, mas é, eu sempre imaginei também né, que era uma coisa, assim, que estava que muito longe de acontecer, porque é, eu já viajei para outros países, e, assim, uma das vantagens que eu vi no curso da, da Sensei é que você consegue é, o planejamento que é a chave, né? E, assim, eu achava que eu sabia planejar, porque eu sempre eu pensava assim, né? É, ah, eu sei falar inglês, eu dou um jeito lá na hora, entendeu? Só que não dá, não dá. E assim, e quando você planeja, você consegue otimizar muita coisa. Então, assim, hoje, olhando para as minhas viagens que eu já fiz para outros países, eu vejo que eu gastei muito dinheiro. Tipo assim, dava para mim, é igual o caso do Luiz, dava para mim ter economizado muito mais, ter feito muito mais coisa, eu perdia muito tempo, entendeu? Porque é uma coisa que você aprende logo no início do curso, é que é, roteiro não é só saber para onde que você quer ir, Entendeu? Isso aí. Não é só saber para onde você quer ir e que você tem que se preparar, né? Você tem que sim se preparar é para quando a oportunidade aparecer você pegar. E foi isso que aconteceu, né? Eu já tinha assim o dinheiro da viagem todo e eu tava pesquisando e falava assim, ah, vai ficar muito caro essa viagem. Aí eu achei é um vídeo, né? Foi foi antigo, era dos antigos, eram que era três aulas só. Na terceira aula, a Tsugi, ela, ela, ela vai até, vai, vai no cruzamento de Shibuya. Eu lembro dessa, dessa aula. Aí, ela, ela falava do curso. E eu lembro, assim, que ela, ela soltou isso, no, abrindo uma turma. Aí eu falei, ah, não vou pegar esse negócio, não. Aí abriu de novo. Aí, e eu sempre assisti o texto da Samurai, né? Aí, eu falei assim, ah, eu vou pegar. Aí eu entrei no curso, né? E, e eu participava já do Terça Samurai, e ela sempre falava assim, olha, tem um módulo, módulo 7, é só sobre cultura japonesa. Lá tem muita coisa de samurai, de ninja, pega o curso. Aí eu fui lá e peguei, e realmente tinha, né? E aí eu fiquei doido com esse módulo. Só por esse módulo eu já pegaria o curso de novo, né? E eu até, até revendo esse módulo todo de novo, porque a gente acaba esquecendo. E quando eu comecei a montar o roteiro, né? Comecei a montar o roteiro, e assim... Quando eu, eu pensava que eu ia para o Japão, eu sempre olhava essas agências de viagem, né? E sempre ficava assim, 20 mil para lá, sempre ficava isso. E assim, pouco tempo, aí eu falava assim, nossa, mas 20 mil, eu posso conhecer muitos outros lugares, vou deixar o Japão para depois, para depois. Aí a sensei falou assim que ela conseguia ir para lá com 10 mil uma vez, ela falou. Que ela, tipo assim, que dava para fazer isso. Aí assim, a princípio eu não acreditei não porque eu olhava as passagens igual o Luiz, né, 6 mil, 5 mil, falava assim, não, o preço é esse, porque outra coisa que eu não fazia era isso, né, eu não sabia da diferença de época, eu simplesmente digitava a passagem lá, a primeira que aparecia, né, aparece as passagens lá, eu pensava, ah, então é, o preço é esse mesmo, e não tem muito o que fazer, não, é 6 mil de passagem, mais 2, 3 mil de RPS, então assim, só aí já tá dando 10 mil, já era, mas aí o que acontece? Aí surgiu essa promoção do Hotel Urbano. Aí surgiu a promoção do Hotel Urbano. Aí estava todo mundo falando disso. Todo mundo falando disso na, na, no QA, né? Ano passado tinha. Aí o aí, pessoal perguntando, aí a Atsuki falou que valia muito a pena. Aí na hora, tipo assim, que ela falou isso, eu nem esperei ela explicar, não. Já fui lá e comprei. <risos> Já fui lá e comprei. E depois eles lançaram a extensão, né? Aí eu peguei o primeiro por 2 mil. Sete dias, né? Sete dias por dois mil reais de passagem e hospedagem. É. Aí depois eles lançaram mais uma extensão. Aí eu consegui pegar mais 15 dias por mais 2.400 Aí ficou 4. e 4.600 no total. É... 22 dias com a viagem de ida e volta. Aí, assim, como eu já tinha um planejamento, né? Agora eu queria ficar numa hospedagem diferente, eu pensei... Ah, isso eu posso encaixar no meio da viagem. Uhum. E... Mas, assim a questão é que eu tava preparado para pegar quando apareceu. Não adianta Exatamente. você, tipo assim, é, falar, ah, é barato e tal, é, mas tem como você pegar? Não, então não adianta. Então você tem que se preparar. E é com antecedência. Porque eu também tinha um pensamento assim, ah, quando eu for pro Japão, quando eu decidi ir pro Japão, eu começo a me preparar. Só que não. Você tem que começar a se preparar muito <risos> antes. Entendeu? E não dá tempo de ver o curso rápido. Não mas, dá. Assim, não, não se você quiser ver ele direito. Se você quiser fazer direitinho. Porque... Eu fiz um primeiro roteiro e tava dando 13 mil. Depois a Atsugi conseguiu otimizar ele para mim, aí ficou dando 10. Ficou bem melhor. entendeu? Tem a questão do, do, do dia a pés, entendeu? Que eu pensava assim: vou ficar 22 dias, vou pegar um dia a pés de 21 e pronto, não precisa se preocupar com nada. Só que no curso você vai aprender que, tipo assim, que é, para o Japão vale a pena você se preparar, entendeu? Não é um destino que. que é, tem até as lives que a Katsugi sempre tá trazendo gente, né? Eu, eu vi uma com o Roberto, né? Que ela fez. E ele falou muito isso. Ele falou assim, olha, o Japão não é qualquer lugar que você chega e você vai indo à deriva. Tipo assim, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você pode até fazer. Mas é, é igual você sempre fala do prato de comida, né? Dá para ser bom? Dá. Mas dá para ser melhor. Então, <risos> é melhor escolher o melhor. Melhor é mais barato, é gente, o prato de comida, qual é a comparação que eu sempre faço? Prato de comida é pronto. Você chega no restaurante, a pessoa olha para cara e fala assim: "Toma esse prato aqui". É o roteiro de agência. Eles fazem um prato padrão e te dão, né? Quer dizer que aquele prato é ruim não, mas não é o melhor prato para você. Né? Tem gente que gosta de mais arroz, tem gente que gosta de mais frango, mais salada, não sei o que. Né? Então, a... você montar o seu prato é a mesma coisa que você montar o seu roteiro. E cara, o Richard fez um roteiro muito louco, porque ele vai nos lugares assim que nem eu fui. Porque <risos> tem a história do samurai que viveu lá e ele vai num castelo lá no meio. <risos> eu falei, é isso aqui. É o roteiro que tem a ver com ele, entendeu? É isso. <risos> Muito bom, muito bom. E você, Kátia? Que todo mundo já conhece a Kátia. Boa noite. Sou portuguesa, acho que dá para ver, né? Sou de, sou de Portugal. Então, eu, eu e o Japão temos assim uma história muito muito longa já, desde bem pequenina, que eu me interessei não só pelos animes e pelos desenhos deles, mas pela cultura e pela história um, do país e do povo japonês, a maneira, depois da Segunda Guerra Mundial, como o país caiu, voltou a levantar, enfim, aquele, aquele pensamento de, de do coletivo, né de, de pensar em todos para o bem comum, que é muito diferente da gente, né, eles se importam todos com todos, em vez de ser cada um por si. Um, e sempre tive muito interesse em ir ao Japão, mas uh, é muito caro, então, aqui em Portugal, então, é muito caro. E um, eu pensei, ah, se calhar vou fazer uma viagem daqui a cinco anos, talvez consiga juntar um dinheiro e, e fazer uma viagem. Porque eu fui na agência também <risos> e o roteiro de 15 dias ficava em torno, mais ou menos, entre os 9 mil e os 11 mil dólares. E hum, havia muita coisa que, que eu não podia ver. Era tudo muito corrido e aquele, os sítios, como é que ser aqueles, aqueles locais que eles designavam lá, e eu comecei a ver uh, vários roteiros de várias agências e eu ficava, não, nossa, mas eu também quero ir aqui. Não, mas aqui, mas, mas aqui tem que ir mais locais que eu, não, que eu não vou querer ir. Prefiro o outro. E, não, espera, não, vou ver. Então eu vi cerca de seis agências e cada uma tinha rotas diferentes. E eu queria ver todos. <risos> então, não dava, sabe? Não, não, não dava. E eu pensei, não, vou procurar. Eu não sabia que Japão é... É como se fosse o resto do mundo todo. É como se fosse fazer... planear uma viagem ao mundo, mas num só país. Porque tem muita coisa. Tem de tudo. Tem para todos os gostos. Tem para quem quer fazer caminho de trekking andando. Tem para quem quer fazer caminho de espiritual só de templo. De, bem, tem de tudo. E eu pensei... Bem, vou, vou procurar algumas informações na internet para ver se consigo fazer alguma coisa e, e montar um roteiro assim bacana. A internet é também uma coisa assim muito vasta. Eu comecei à procura, cada, cada pessoa dizia uma coisa diferente sobre o mesmo local, uns gostam, outros não gostam. Não, não vai aqui. Não, você tem que ir aqui. Você vai vir aquilo. Não, não, não vem aqui que não vale a pena. assim nossa, então afinal, o que é que vai valer a pena? E encontrei a Marina. Encontrei a Marina, foi, <risos> encontrei a Marina no, no YouTube, assim com os vídeos a explicar umas coisas. e assim nossa, essa garota sabe das coisas, <risos> e comecei a assistir a mais vídeos um, e a ver mais coisas, uh, procurar mais coisas sobre ela, e encontrei, fui vendo, e falei com uma amiga minha, que é assim louca como eu, pelo Japão, e falei, olha, um, vamos viajar para o Japão? Ah, vamos, daqui a quanto tempo? Pá? Pelo dinheiro que a gente precisa, uns 5 anos pelo menos, mas, olha só, vou-te mostrar o que eu descobri aqui, e então comecei a mostrar os vídeos da, da Marina. Ela, ah, nossa, ela é muito boa, já visto? Vi Olha, ela ensina a fazer assim, ensina a fazer. Só que depois, no fim dos vídeos, você tinha sempre, ah, não, não sei o quê, o curso. E o curso? curso? Curso? Fazer o quê? Ensinar a comprar passagem online? Curso de quê? Curso de viagem? Isso é o quê? Ensina a gente a andar, a andar de comboio? Como tira, o, como tira o bilhete do bus, do, do, do ônibus, do, do trem? Fazer o quê? Curso de quê? Né? Ainda para não, sou de Portugal, é do Brasil, não vai prestar. Um, e entretanto fomos falando, assim, não, vamos, vamos tentar fazer, fazer com ela o curso e ver no que é que dá, pode ser que, que ajude e, e, e pode ser que consigamos fazer um roteirinho. Nós entretanto montamos o nosso roteiro, mas para vocês verem, é, nós vamos fazer 28 dias e nós tínhamos, falando do GR Pass, uh, nós achávamos que precisávamos do dia a para tudo então comprávamos um dia a de 21 mais, mais 7 dias só aí o dinheiro que, que, que nós íamos gastar desnecessariamente né? e, e então depois, tanto que eu falei com a Marina quando comprei o curso a primeira coisa foi, Marina, não vou precisar de assistir porque já fiz o meu roteiro só para você otimizar, eu cheguei assim fala quanto é, quanto precisa, quanto é que você leva só para otimizar o meu roteiro que está bom já quando é, não, mas Kátia assista às aulas, vai ver Vai, vai te ajudar. Vai... Ela insistindo eu não, mas eu só preciso, porque eu já tenho tudo aqui escolhido, já tenho os locais todos. Não, gente, eu tinha Okinawa, depois tinha Hiroshima, uh, Nagasaki, Kyoto, estava uh, sempre... Uh, e, e, não, se você for ver, impossível ir para, para, em 28 dias, ir para Okinawa, Hiroshima, Nagasaki, Nagoya, Kanazawa, Kanagawa, impossível. <risos> É, não, não dava. <risos> então, a Marina falou, não, primeiro faz as aulas e depois eu te ajudo com a mentoria. E eu, sei, vai ensinar o que eu estava a pensar, ensinar como comprar as coisas online. Bom, vou ver. É muito, muito, muito, muito bom. Muito bom. O curso é muito, muito bom. Recomendo a todo mundo. Não só para o Japão, para aplicar em tudo. Todas as viagens que queiram fazer. Tudo, tudo, tudo. Porque, e dá, tem umas ferramentas que ela desenvolveu que são super, super, super, super, super e depois de ver aquilo uh, eu já alterei o meu roteiro pelo menos umas 300 vezes porque depois otimização sobre otimização e depois eu caio no erro de ver o Terça Samurai de ver uh, o, os, as lives que ela faz com outras pessoas e indicam mais coisas, mais destinos eu vou ver, nossa, isso também é legal deixa eu ver se dá para encaixar aqui então, muda aqui, aliás, Marina, falando nisso, alterei o meu roteiro de novo, esta semana. Gente, <risos> muito bom mas É verdade, alterei de novo, alterei de novo. Um, mas uh, ficou, ficou um roteiro muito bom para mim, porque consigo fazer a parte de otaku, que eu, que eu adoro, né? um, e fazer a parte da história, museus, uh, também visitar alguns, uh, alguns templos, e vai ficar muito, muito, muito, muito legal. Acho que vai ser uma viagem super. Espero conseguir, em 2022, que esteja tudo já mais tranquilo e fazer as visitas todas e ser uma viagem espetacular de 28 dias por aquele país maravilhoso. Show de bola. E, gente, é muito engraçado a Kátia contar isso, porque foi assim, eu lembro da Kátia, acho que tinha quase, tinha, sei lá, quase um ano que ela. toda vez que a gente lançava uma turma, ela perguntava, é, eu só queria contratar a mentoria... Porque eu já tenho roteiro, eu falava assim, a gente não vende a mentoria porque não faz sentido. Porque eu vou pegar o roteiro de vocês e vai ter tanta coisa errada que não vai, tipo, uma mentoria não vai servir, sabe? E, e detalhe, vocês só vão estar ali presos no mundo das coisas que você, enco você encontra ou imagina que existe no Japão. E a ideia do curso é exatamente dar essa abertura né, de conhecimento sobre o que tem no Japão e depois, sim, a gente faz a otimização. Tanto que eu falo, só já entra no curso perguntando, quando eu posso fazer a mentoria de roteiro, eu falo, depois do módulo 9, é pessoal. Nossa. Só, tipo, lá no final do curso, eu falo, é, gente, é a melhor coisa para vocês. Não marcar antes, porque assim, vai jogar a mentoria fora. Porque vai ter tanta alteração que você consegue fazer por conta própria. E aí chega no roteiro e a gente faz o quê? Aquela, aquela, aquela mexidinha assim, milimétrica, que te dá uma economia absurda, que foi o que aconteceu com o Richard. Foi uma alteração pequenininha e que mudou completamente o roteiro dele. Ele falou, depois dessa, né, dessa alteração, faz toda a diferença, mas aí são coisas muito pequenas, que é aquela coisa de olhar assim e falar, olha, isso aqui não vai dar tempo. Então, se você pegar esse destino, jogar para cima, mudar, juntar com essa cidade, não sei o que, não sei o que lá, pronto. Isso aqui vai ficar assim, ó, papo não vai ser, rapidinho, vai otimizar seu tempo, você vai aproveitar mais, e aí, consequentemente, vai precisar de um dia pés menor, vai... É, vai, enfim, vai curtir muito mais a viagem. E, mais importante de tudo, né a viagem não é só o roteiro, né? Tem muito mais, a experiência da viagem, acho que é aí que entra a parte da, da cultura, né? E o Richard fala, compraria de novo só por esse módulo. a minha economia, eu falei, era é, fazer 15 dias de pacote da agência de, de viagem ficava em torno dos 9 a 11 mil dólares. Por norma, chegava lá mesmo aos 11 mil. E, e só falando de viagem e hotel, né? Fora todo o resto. Né? E eu, com, com, com o seu curso, ficou de 3 a 4 mil dólares. 28 dias. Passou de 14 para 28 dias. De 14 um para 28 e de 11 mil para 4. É. Foi um pouquinho. Não, não notei. Não, foi, foi só... Muito pouquinho, que não tem assim, a diferença, né? Muito, muito pouca diferença, né? Acho que dá pouca pra fazer um, dá pra fazer mais, um, mais três viagens aí com o um valor de uma só. É, quase que dá. Ouvindo, a... ouvindo as histórias dela, fez eu realmente perceber o quão errado tava o meu primeiro roteiro, você não tem noção. Ah, meu primeiro roteiro a gente fez com a intenção de... A gente pensou assim, ó. Um grupo de jovens besta, né? Você dá na mesa e vamos pro Japão fazer o quê? A gente, ah, verão tem muito Matsuri, vamos pegar o máximo Matsuri possível, né? Aqui que a gente pesquisou, foi um sufoco pesquisar, porque cada site falava uma coisa diferente, qual é a data e qual a cidade que acontece Matsuri, qual o horário. E horrível muda, né? pesquisar isso. Muda, muda horrível pesquisar drama. isso. Horrível, <risos> horrível. A gente tinha na base do, do por favor, esteja certo. É, se, é, a gente criou um santo para poder fazer o nosso roteiro, que era o santo do Matsuri, que, era, ele, que ele fazia o dia e um dia certo. E nosso roteiro então, ficou tipo assim, era, a gente chegava em Tóquio, aí depois ia para Okinawa, de Okinawa a gente ia para Kyoto, depois voltava para Nagoya, aí depois ia para Osaka, aí passava em Nara, dependendo de Nara a gente estava lá em cima de novo em canto, uma bagunça meu roteiro, uma bagunça. A gente ficava, tipo, um dia em cada cidade, praticamente. No máximo, dois. e O lugar que a gente mais ficou foi em Okinawa, como uma semana. De restante, dois, três dias, um dia em cada cidade. E a gente, eu vejo hoje em dia que eu, eu, eu na inocência, é, aconteceu algumas coisas eu ficava super feliz. Tipo, eu ia andar de, de trem, de metrô, aí meu ticket entrava e saía do outro lado. eu ficava mó feliz que meu ticket saia do outro lado. Eu me aguego, lembrança. eu tinha um monte desses negocinhos de ticket, de etiqueto. Do, do, do, dos trem que eu pegava, um monte, um monte aí que eu me toquei, depois que eu não fiz o curso que isso aqui voltava porque tem dinheiro dentro porque eu, eu comprava eu comprava trajeto eu dinheiro não sabia aí. É, eu não, e tipo, o, o negócio voltava porque tinha ainda dinheiro dentro dele eu, eu pegava os trem errado, o trajeto errado e colocava o dinheiro errado e eu ficava ainda feliz que eu ganhava papelzinho e eu ficava, nossa, lembranças mas não é lembrança, é dinheiro desperdiçado é dinheiro desperdiçado. É, é. é, é a engra... minha pequena bobeira que jogar jogado dinheiro fora. Isso, isso. São, são pequenas coisas. E assim, as pessoas acham, ah, mas sei lá, está sobre 200 ienes, gente, mas é, é 200 ienes de cada coisa que você faz. São dois onde É. é. Então, vê, só, vê só a minha besteira. Eu ia comprar dois passos de, de, de GR Pass de 21 mais 7, porque achava que eu tinha que ter GR Pass para os 28 dias. Olha só um montão de dinheiro que eu ia gastar aí. E, é. pior, o JR Pass não dava para, para utilizar dentro das cidades de Osaka, de, de, de Kyoto, de Tóquio. Não ia servir para nada. Então, ia só gastar cerca de 1.500 dólares bem à toa. Cara, engraçado é que eu... Isso, eu usei, eu acho que eu usei, eu não sei nem se chegou a ser 28 dias de AirPass, eu acho que foi menos, eu acho que eu comprei um de 14 e um de 7 para minha viagem de 70 dias. Então, assim, cara, sério, eu acho que a gente já bateu tanto nesse ponto de AirPass, não, não se escolhe o GPS pela quantidade de dias de viagem, se escolhe o GPS pelo roteiro que você tem, tá? Então... Galera que está assistindo, pelo amor de Deus, não caiu nesse erro, acho que esse é um erro crucial, assim, que 90% das pessoas cometem e, pô, quem assiste a gente não pode cometer, pelo amor de Deus, que eu falo isso toda hora. Eu, eu ia fazer isso antes de conhecer você, porque eu achei, não, dá para tudo, dá para pra. não, então é isso mesmo, 28 dias fica coberto, tá, tá super, não precisa gastar dinheiro mais espaço nenhum, tá, já é. Depois de começar a ver as suas coisas, assim, não como é que ela fala que não dá? Claro que dá, diz aqui que dá para tudo. Não, não, você vai procurar, final não. E ninguém explica isso para você. Nem, nem, não é muito explícito. é Só diz que dá cobertura para toda aquela área, pode utilizar... Cobertura diário. nacional, cobertura nacional, isso é. fala, dá para tudo. É. Não, se foi música, eu olhei para aqui, nossa, maravilhoso, cobertura nacional, é isso. Mas não, né? Na, na minha opinião, ah, esse, esse dinheiro bem investido em transporte, de forma correta, já reduz a uns 20%, ou menos reduziu uns 20% do roteiro do simulado que eu fiz, a simulação. Reduziu muita coisa. É uma parte que faz mu muita diferença, muita diferença. E que é muito fácil de errar. Isso. Saber o deslocamento é muito incrível. Saber como funciona ele melhor ainda. Não, e sabe o que, que é o mais legal? Além de economizar, é não ter medo. Eu lembro da Luciane, assim, no, né? Que a Luciane ainda fez o um máster, então ela ainda. A gente, eu acompanhei ela nos dois primeiros dias de viagem. E aí, você chega lá e eu falo, ó, oh, é assim, aí vamos lá. E é exatamente o que eu explico no curso, né? Só que a, a primeira, o primeiro contato sempre dá aquela coisa assim, será que eu vou lembrar tudo que eu aprendi no curso, senhor? Ou será que eu vou esquecer as coisas que tá lá? Né? E aí ela olhando, foi, aí a gente foi num, num santuário, né, e faz as tradições, pega o trem, pega aquele Yuri Kamome, né, que a gente foi lá pro Odaiba, que é diferentão, enfim, e aí você fala assim, nossa, eu não tenho medo de pegar trem, não vou pegar trem pro lado errado, é, depois de uns três dias eu já me sentia uma verdadeira japonesa, né? Eu já sabia andar por tudo, assim. Eu e a Sofia sem assim, medo. Nossa, foi perfeito. Acho que é o único dia que a gente levou um perrengue... Lembra, Marina, que eu te, te liguei do, da estação de Tóquio? Estação de a Tóquio. A estação é gigantesca. Daí a gente Nossa. parecia que estava andando em círculos a gente não sabia. Marina, socorro! para onde que eu vou? <risos> Mas foi o único perrengue, porque dali o resto foi muito bom é verdade, é verdade agora me diz vocês, vamos lá ah, engraçado, eu tava vendo aqui, vocês estavam falando do roteiro, que fez errado, que tinha botado isso e aquilo, e tá a carinha assim sabe o que, que é isso, gente? É, é o que o Diego falava, o Diego falava assim eu sei mais da geografia do Japão do que do Brasil, porque que você vai falando do é. nome? você fala assim Não, eu, ó, tá eu, assisto, eu sei todos os lugares já, porque eu já tô programando 2022. Por isso você ficou falando, ela foi para tal lugar, onde que um eu quero ir em 2022. Olha, a gente vai passar né, desse jeito. Ou que não, você ela vai. Vai, vai montando, mesmo, né? Também. Vai é. montando o roteiro ali na cabeça e você fala, não, isso aqui. Hum, mas se eu trocar esse lugar de posição. E é isso. Porque agora quando você está na viagem, trocar... só consegue ah? trocar isso na cabeça porque tem a ferramenta. Né? É. Como ela estudou e viu que tem as ferramentas, aí ela consegue. Ah, agora faz sentido eu ir primeiro para cá, depois para cá, depois para cá. Mas se ela não tivesse esse conhecimento, essa ferramenta, desse passo a passo, né, aí fica tudo louco mesmo. Que Porque nenhum... até é que a é? ordem dos módulos, até a ordem dos módulos tem um porquê. Tem um porquê, né? Você né? vai entender cada coisa. E a Marina sabe, que eu, eu, eu, eu perto bem muito, Marina, eu tenho que assistir esse curso em um mês, que é exatamente o mês de férias. Eu tenho que um mês, ela você assim, não, vai conseguir. E eu realmente não consigo. Mas com as viradas, não resolve. Que é uma coisa Olha, puxando... A gente estava falando da questão do, do transporte, né? Mas o transporte depende do roteiro que você vai decidir. É. O roteiro que você vai decidir depende do que você vê na da cultura. Então, assim, é uma coisa puxando a outra. Se você não tem um, uma sequência correta, aí fica que nem Mandava a cátia. A que sabe, aí quando vai ver, tu tá perdendo dinheiro, tá fazendo uma confusão é. e deixa de ter uma viagem muito mais proveitosa, né? Isso. E às vezes você sabe o que você quer. É, muitas vezes. Existe, é verdade. Aí você chega lá e vê o... um monte de outras coisas no curso, né? Que você fala assim, é... não, isso também, então isso é mais legal do que o que eu ia fazer. Ou tem um é. lugar pra fazer isso. Tem que ter um treinamento o treinamento é igual você estudar um idioma. Você chega lá achando que você sabe, aí você começa a estudar, vê que você não sabe nada. <risos> aí você... Você chega num nível, tipo, lá nível no nível... No, no, Pensa que o módulo 9 você já virou proficiente, nível intermediário da língua de viajar para o Japão. Exato. Aí você já começa a pensar, aí você já começa a pensar, putz, essa cidade, fica bom nesse período do ano. Aí quando você tá é, vendo é. Sobre o seu roteiro, já cria outros três roteiros para as próximas viagens que você vai, que você ainda nem pensou que você vai, mas você já montou o roteiro. É. Eu já tenho meu roteiro pronto pro inverno, é pro outono e para primavera. Eu nem sei quando eu vou precisar daí, mas já tenho, já tenho montado, já. <risos> e o mais, o, mais, o mais legal também é que a gente compra o curso e ele não dura um ano né ele tem, eu tô lá ainda eu já tô refazendo o curso para poder fazer um roteiro um para minha próxima viagem então isso é muito legal não é eu tive que eu tive que parar de assistir o curso porque eu tava eu começava a madrugar assistindo o <risos> curso que eu não conseguia parar porque eu, eu, eu ficava eu assistia tipo o um módulo inteiro e, em, em seguida e já pulava pro próximo eu começava a entrar num, numa sensação de loop infinito de preciso tipo, mais conhecimento e é gostoso e é bom e vai encaixando tudo foi, mim, desculpa, não isso me... aconteceu com aquele módulo da, sobre a cultura e sobre, sobre isso cultura, e esse principalmente módulo, esse módulo para mim foi eu eu eu ficava até madrugada eu ver, olhava, vou só ver mais um, vou, depois olhava, é. meninas, eu levanto a chefe da não, não só, só mais um só. E ia passando Sim. e não, não dá. É mesmo muito, muito, muito bom. É, é Como você fala é gostoso, é delicioso mesmo. É, é viciante, se é, vai é. vai, você vai, você vai, você vai encaixando as coisas. Eu lembro é que eu achei acelerado e eu pensava, poxa, essa próxima aula tem nove minutos. Se eu acelerar vezes três, eu consigo ainda ver três dela e dormir cedo. A impressão que dá é que o prazer não é só da viagem, né? o prazer de planejar é, também, é muito de, você aprender é de, planejar, de você aprender mais sobre a cultura. É uma coisa gostosa porque ali tem afinidade com aquilo, né? Então, o prazer de planejar, ele se torna tão quanto a viagem também, né? Gente, é isso. a primeira parte... É que você entende o que você quer fazer e faz sentido pra você depois da viagem. Mesmo o um roteiro faz sentido, não fica aquele negócio, tipo. Não, por exemplo, eu fui, no, eu fui em vários Matsuri lá, tipo Guion Matsuri. Eu fui no Guion Matsuri, uma coisa que eu sabia dele é que ele era o maior Matsuri de todos. Só que aí, lá eu descobri que ele é o maior Matsuri territorial, não o maior de literalmente ou melhor. Eu fui na maior expectativa, o guion Matsuri, o maior Matsuri do Japão. Ele só é comprido, ele não é maior de o melhor. Tem muita coisa por falta de conhecimento que eu não sabia porque não foi como montei meu roteiro. Foi todo mundo todo mundo junto e cada um queria fazer uma coisa diferente. Aí vira aquela, aquele quebra-cabeça que nada se conecta com nada, né? É. Fico quebra-cabeça que estou uma semana em, em Okinawa, no dia seguinte estou em Kyoto, aí do nada estou em Tóquio de novo. Mas mesmo com o computador arrumado, depois você tem mentoria, e numa mentoria fala assim, nossa, você vai aqui e não vai visitar isso? Como assim? Não lembra? E eu não, mas... Desculpa! Não, porque é, assim... É, deixa, é deixa o objetivo... Do... O objetivo do... Assim, toda vez que a gente vai fazer a mentoria, né, eu sempre pergunto assim, tento conhecer o perfil da pessoa, né? Porque é muita coisa que tem para conhecer no Japão, né? Tipo, uma variedade muito grande de atrações. Então, eu falo assim, mas o que você gosta? Aí eu tento buscar assim no, na, no baú da memória, né de todos os enchentes que eu já vi. Eu falo assim, cara, eu acho que isso aqui tem muito a ver com você. Aí quando eu vejo o roteiro e vejo que não tem, eu falo, poxa, como é que não tem? Aí a pessoa fala, ah, não, vou ter que trocar o roteiro de novo. Não, e você fala com essa, tipo assim, super indignada, como assim você vai, você vai aqui e não vai vir, não vai visitar isso? Assim, não ia, mas agora vou. Não Não ia. E a melhor parte de montar o roteiro é que você monta o roteiro e você vai tirando umas coisinhas, garimpando, pensa, putz, vou nesse aqui. Aí vem alguém e fala, nossa, mas é aquilo lá, você não vai. Aí você fica, hum. agora vou ter que ir. É, é tipo a decisão de saber qual sorvete você vai pegar, você não sabe qual você quer, isso você vai misturando os dois, e assim, juntando. É montando o roteiro. É isso aí. E ah, eu já tava, eu, tava, eu falei disso, não, agora tá certo, não vou mexer mais, não vou alterar por nada. Chega na mente ao vínculo e ah, como se, não vai no time leve. e eu pensei, não, mas eu já tinha pensado ir, mas não vou porque não tenho tempo. Não, mas tem que ir, é obrigatório. Chega na Goia, ah, não vai no Castelo de Goia, como assim? Chega Cobre, ah, não vai no sei o que eu nossa, eu quase fiz um, refiz um roteiro todo. Foi que a E depois se não. fica com ah. aquele ar assim, Marina, que é, que é assim, nossa, como assim? Você não vai? Depois de tudo que eu te ensinei no curso, você não vai aqui, nesse lugar? Eu só tenho um sinto mal, sabe? Tipo, não, não vou, eu vou. Aliás, eu não, decidi... Então, fala sério, vamos lá. Quem, quem já foi no Team Lab? O que vocês acham? Cara, muito <risos> massa, muito massa. É surreal, é, é surreal. É uma Meu experiência é impossível. Maravilhoso. Então, não tá ajudando. É, é. Ai, eu, como... eu não tô ajudando. Gente, o Daiba foi muito pouco em um dia. É. O Daiba um dia, tipo, é o básico. Você só vê o básico. Eu é. saí de lá parando. Ó, eu, eu... eu vou denunciar mesmo. Ela fez um roteiro. <risos> que a gente andava o dia inteiro, o dia inteiro a gente não parava para almoçar, não parava, não parava, parava por, mim, por amor de Deus. Eu, que que fui, mais... eu também fui assim, mal tinha tempo de comer. Olha aí, o que que mais importa? Comeu eu a gente vai passar comer Porque eu não aguento mais mas... Não, a gente come ali pega uns gritos ali, passa na bolsa vai embora e pronto. Aí tá certo, foi. E aí até um dia que passou mal ele. pensando. Não, eu não tô passando mal, não vou, não vou. Aí até um dia que eu passei mal. <risos> mas é, viu? Ó, é, oh, muito é, bom. Mas... Deixa aqui, ó. Uma dúvida. Vamos ver. Iago, yeah, vocês utilizaram alguma ferramenta digital ou analógica para ir organizando, anotando tudo, aprendido nas aulas do curso? Eu tô no módulo 3 e ainda tô usando o Notion. A Karine usou. É. A ferramenta dela é uma ferramenta muito moderna. Ela pegou um caderno <risos> e... <risos> É eu tenho coisa. dois cadernos, cadernos cheios de, de anotação Com tudo que você possa imaginar eu, fiz, eu primeiro assisti o curso, fiz um resumão Tinha coisa que eu já queria, né? Então foram as minhas prioridades Até coloquei no, no chat pra galerinha né entender Aí foram as minhas prioridades E aí tudo foi se encaixando dentro das prioridades foi. Né? Tipo, eu tinha que ir assim que eu chegasse Abrisse meu olho, tá? Em frente a loja da Silomão Eu, eu, eu, eu fui a primeira coisa Segunda coisa, sair da loja da e ir para o café da Sailor Eu tinha <risos> acabado de abrir. Então, eu tinha horário marcado. O bom é que, assim, você com as ferramentas, você monta de acordo com o com é. seu gosto, né? Com o que a pessoa gosta, com o que a pessoa se identifica mais. E é, e é fantástico. A Milene perguntou aqui, ó. Alguém foi para a região de Tubo? Quanto tempo ficaram? Como é que foi o Deslocamento. Tiogo, quem, quem vai? Ah, tá vai, né? Ainda, né? Eu só é, planejei. In... Isso. Ele vai para pegar, gente, esqui. É. No centro do Japão. Eu vou. Hum, mas, Milene, eu não esqueci. Se eu não vou mudar, né? Porque cada vez hoje. eu fico pensando em um lugar diferente, em, em onde eu vou hum. esquiar. Muita gente acha que só dá para esquiar em Hokkaido, né? Não, eu achava. Eu achava que o esqui... É... Neve, eu achava que era somente Hokkaido. Eu achava que a neve só tinha em Hokkaido, eu tinha que ir pra Hokkaido, que eu ia no inverno e só tinha eu tinha que aproveitar em Hokkaido. Eu ainda mais, eu conversava com os amigos meus que moram lá, e eles não estavam com medo ainda, porque eles moram, eles moram na região de Tóquio, Toyota. Eles falavam, ah, aqui só neva de vez em quando. Você quer ter certeza que vai ter neve? Vai ter que ir pra Hokkaido. Eu pensava, nossa, Hokkaido. Vou ter que pegar uns um cansen de... de Quase um dia, eu tenho que pegar um avião para ir em Hokkaido, que é uma ilha, tudo fica longe. Aí eu olhava no GPS, no Google Maps lá, aí eu olhava 30 mil ienes de Shikansen, de, de, de, de ida para Hokkaido ou não. Não quero ir esse jeito. Aí eu descobri que tem um monte de lugar com neve. Tem gente, tem muita coisa. mas Respondendo a dúvida da Milene. Milene. A Milene Alana também. É, não esquenta, eu vou olhar seu roteiro, porque ela quer re... ela quer andar ali por aquelas regiões, sabe assim, Chiracauagô, bem no meio das montanhas, sabe? Ah, eu quero que também real... tá no roteiro. Ele é realmente bem complexo de deslocamento. Não fica uma coisa muito fácil, nem rápida de andar pelo Japão, porque você pensa que é no meio da montanha, né? Então não tem shinkansen, né? Não tem tanta linha de trem, só chega até determinadas cidades, e dali a gente tem que começar a se virar com outros tipos de transporte. É, né? eu mas... tinha colocado no meu roteiro, mas desisti porque era complicado, né? Por causa né, do deslocamento. É, é. é o meu eu tiro aquela gota naquele nível de coisa que eu penso, se der certo, eu coloco, se não, eu vejo só por foto. Porque é uma cidadezinha que eu olho e penso, nossa, se aquilo eu tiver tira. com neve, se aquilo tiver realmente com neve, como é para estar, tá, vai ser um outro sonho. Talvez até ganhando do pôr do sol de Okinawa e as estrelas do Monte Fuji que eu vi. É... Mas eu vejo o pessoal que já foi, dele vlog, o material do curso, eu penso, nossa, é um ônibus para lá, ele tem hora para ir, hora para voltar. Eu sou muito bom em perder o horário. Aqui <risos> a, a descendência de Okinawa chegou, ficou, o horário é totalmente errado. Eu me perco sempre. Eu fico imaginando se eu vou perder aquele, aquele, o único ônibus que volta. Aí eu fico com medo de ir para lá. <risos> Mas, a gente passa por um preso lá. É, então, eu tenho muito medo disso. E as hospedagens lá, de última hora... Porque eu vi, é raro ter, de uma ordem que alugar bem antes e é bem caro também. Muito caro, muito caro. Nossa, é. Lá é muito caro mesmo, para se hospedar. Mas é, é interessante, assim, é, é muito diferente. Em termos cultural, é, é, é um outro Japão. Tipo, é uma cidade diferente. presa no tempo. Isso, isso. Exatamente. Ó, agora eu quero saber, quero saber dica. Dica que vocês dão, meu perfil é Otaku Arrabara. completo. Fica cinco dias aqui, aqui em Rabara, eu... você não consegue ver tudo. Eu já disse ao Daiba, gente, dois dias no mínimo. Tem o um museu Rabara, Harajuku. Vai, fala, Richard, eu tô falando demais. Tem o um Museu do mandar em Kyoto. Ah, Kyoto, que Kyoto também. Ah, é. eu fui também. Ah, o museu lá, né? Teve, é, é, tinha, foi, teve um, um, um estúdio de animação, acho que é um de animação que eu fui e depois de três dias que eu fui, em 2018, 2019, 2019, tipo, eu fui em três dias pegou fogo. Lá também era fantástico. Era em Kyoto. Tem o Toei também. Dias, estúdio Ghibli. Estúdio Ghibli, o é, que é, mais? Você tem que ver qual que é o seu anime preferido e é. procurar coisas dele. Porque com certeza vai ter um, vai ter um, um café sobre com certeza tem. tem tem que ir ver qual, qual que é o seu foco porque Isso. se for só o tema você, um ser, otaku, você vai andar o Japão inteiro se divertindo também deve ser legal encontrar uma Comic Con qualquer coisa uh, do Japão aí deve ser super deve ser super diferente também é uma coisa que pode procurar tem informação também das épocas que, que tem lá de, não sei se lá chama Comic Con mas algo assim é, é, é. ele hipóteses. chama de Comicat. Com mas uma coisa assim, você não precisa se limitar só a, ser, a fazer um perfil otaku, não. Pode ser o tema principal da sua viagem, mas dá para você fazer muitas outras coisas. Entendeu? Por exemplo... Da rende. É. Vamos supor que você vai para Kyoto, não ficar no Museu do Mangá. Você vai ficar no Museu do, do Mangá de manhã e de tarde? Não, você pode conhecer o Kinkaku-di, entendeu? Você pode conhecer a região que tá perto. Você pode acordar mais cedo em Arashama, voltar... Mas, mas quem é otaku é passa o dia no Museu do Mangá e não, não vê o tempo passar, né? É verdade. Vai querer ah, sair rabaram, com o seu próprio desenho, né? Gente, e na second hand de anime? De anime? <risos> Muito, é um mundo, cara. Comprei na second é hand desespero. de qualquer coisa. Gente, é. de eu um desespero. Eu também fui um susto. É, second gente, hand é uma coisa que eu não sabia lá. que tinha. A gente entrou em uma dessas lojas, era tipo num subsólver. Não lembrar, eu acho que era uma, a gente desceu, uma, uma acho que é uma mandaraca. Acho que a gente desceu, foi, desceu uns dois andares, quando eu olhei, eu carinho, Nossa. pelo amor de Deus, um mundo lá embaixo. Ai, gente, eu não acreditei que tchau, era tão grande. Tchau, tchau, tchau. E a gente saiu nas fileiras e, e agora, por onde é que a gente sai? Porque é muito grande lá embaixo, muita coisa para ver. E uma coisa que eu fiz, Patrick, a gente, tem, a gente tem que estar em tal lugar, tal hora, e tal hora a gente tem que sair. Aí eu dizer para ele a hora que a gente tinha que sair, porque o roteiro era no meu celular direto. É. Aí, ó, é. a gente tem que sair cinco horas em ponto. Aí ele, por quê? Porque a gente tem que estar tal hora, tanto, e a gente vai pegar o, met o metrô, né, de o comboio, no caso, né, no Portugal, a gente tem que pegar o metro, tal hora. E aí, ele ficava, cara em cinco minutos. eu controlava o não, tempo. Não, não, não, não. não. E ele se divertindo. <risos> Mas é... <risos> Para poder dar certo, porque senão a gente perdia o roteiro e perdia. Aí era tudo. Yeah. Como era tudo programado, yeah. né? Então. É. Não, isso é um, é um transtorno muito grande, gente. Perder é. o trem é um transtorno muito grande. Nossa, quando é muito a gente gigante. Tá Ó, quando tá em Kiosso, tudo bem, daqui a dois minutos passa um, daqui a cinco minutos passa outro. Mas quando você vai pra algum lugar que não é assim. Aí, eu, eu lembro que eu perdi, sério, eu cheguei. Eu fui, foi no dia que eu fui para Hokkaido, olha só que delícia. Eu, por um minuto, eu perdi o trem de Shimizu pra Shizuoka. E aí, eu perdi o Shinkansen. Então, por causa de um minuto, eu me atrasei três horas. É assim, é tipo efeito é cascata. Eu passei por coisa similar a isso. No primeiro dia de viagem meu, eu cheguei, cheguei no aeroporto. E nós, um amigo meu ia para os Estados Unidos e a gente ia para o México. E a gente ficou de se encontrar num ponto X. E beleza, chegou, o avião, o avião atrasou dois minutos do nosso planejado. Porque assim, a minha viagem estava cronometrada até os primeiros três dias. Porque a gente era o suficiente. Depois disso foi, Deus mandou a gente vai, né? Deu tudo errado. <risos> Aí chegou tudo, tudo atrasado. Chegou dois, dois minutos atrasado já fez diferença. A gente já perdeu o trem que ia para o centro de Tóquio. E a gente já fez escândalo no primeiro dia, porque eram seis crianças, basicamente, gritando e correndo pelo aeroporto, tentando pegar o trem ao tempo. Não deu certo, e a gente não, tava, não sabia como funcionava, então a gente teve que aprender como comprar o ticket, para onde a gente ia, como ver o mapa, tudo isso em questão de minutos para conseguir pegar o trem e ainda perder o trem. E também teve outras situações, que era no, na semana que eu passei em Tóquio, a gente não tinha uma noção que o Japão parava cedo. Aí a gente ficou fazendo um monte de coisa, a gente encontrou uns amigos nossos lá, e a gente ficou com eles com o menino até um, até 9 horas, 9 e meia. Deu dez horas, eles falaram: vou embora. E beleza, eles foram embora, a gente ficou andando pela cidadezinha, procurando coisinha pra fazer, para depois ir embora, né? Deu 10 horas, a gente foi pegar nosso trem. Aí chegou um guardinha lá já fazendo um sinal, barrando a gente, explicou que o trem tinha parado já. Aí a gente, legal, o treino funciona, quando a gente volta embora. A gente vamos voltar a pé, a pé. É uma hora a pé, beleza? Uma hora a pé. Aí nisso é que é que eu gosto bastante esse tipo de aventura que eu tenho história para contar, né? É um tipo de roteiro que eu gosto que eu faço sem querer e dá certo. É aquele negócio que eu falei. Foi fantástico e não quero de novo. É, a gente foi uma hora a pé passando por dentro de Tóquio, foi onde a gente foi parar sem querer num bar de acusar A gente viu o pessoal bêbado pegando táxi. Foi uma, foi uma aventura legal, mas não foi planejada. E atrasou bastante a gente, que foi dormir tarde, acordou cansado. Teve uma outra situação também, que foi indo para o Monte Fuji. Foi, foi aí que começou a cagar tudo no Monte Fuji. Que a gente planejou que a gente ia chegar, em, acho que em as é, às, às uma, da, uma da tarde, que a gente ia almoçar, dormir, pegar o, o, o ônibus para o Monte Fuji. E, e escalar um monte de dia à noite para conseguir ver as estrelas lá e ver o amanhecer e voltar. A gente não sabia que tinha que reservar o, o, o ônibus. O próximo ônibus que cabiam seis pessoas eram duas horas depois. Então, de uma hora, a gente ia chegar duas horas atrasado, mais duas horas de percurso. Chegamos lá, era cinco horas, resumindo. Aí, chegou lá cinco horas, até a gente achar a casa, que a gente ficou numa casa, fazer o check-in, tirar a mala. Eu sei que foi assim, a gente chegou na casa, deu 5 e meia, a gente abriu as malas, sentou na cama, e era um parto fantástico, era um parto fantástico. A gente pensou, como é o dia que a gente vai descansar para subir o Monte Fuji, vamos pegar uma casa top, a gente alugou uma casa inteira pra gente, cuidou de massagem, banheiro coletivo pra gente tomar banho junto, com banheira, é aqueles banheiros bem típicos japonês, umas camas king size, uma para cada um, fantástico, lindo. A gente chegou lá 5 e meia, pegou o celular e viu que o ônibus, o nosso ônibus pro Monte Fuji era o último e ia passar 6 horas. Aí a gente, não, a gente tá vendo errado, vamos olhar mais um pouco. Aí cada um pegou o celular, começou a olhar, gente, 20 minutos, o último ônibus pro Monte Fuji, é o último mesmo. Não, vamos ver o valor de táxi. Aí a gente viu o valor de táxi que foi absurdamente caro. Aí, gente, 15 minutos pro último ônibus pro Monte Fuji, vamos ou não vamos? Aí a gente decidiu o que a gente ia. Aí a gente começou a pegar uma mala, que é a nossa mala de, de andar, né? Aí a gente começou a lotar um monte de coisa nela, que a gente nem programou por onde a gente ia o Monte Fuji, nem sabia o que a gente estava fazendo. Encheu de coisa aleatória, é tipo toalha. Pra que que uma toalha o Monte Fuji? A gente levou. Aí a gente colocou umas roupas, a roupa de frio pro Monte Fuji, e começou a sair correndo pela casa. Aí a gente estava, a gente parou naquele lugarzinho pra colocar o sapato, né? Aí o, o hostel, o cara do, do hostel, chamou a gente pra conversar e falou, ah, não vocês se vão, tô com pressa assim. A gente, ah, vamos escalar o um Monte Fuji. Aí ele, ah, agora, ele é. Aí eles tá bom, vocês são doidos, foi embora andando. Aí a gente saiu seis vezes, tá correndo pela rua, igual uns marshmallows gigantes, porque a gente colocou as roupas na hora, né? Aí a gente saiu correndo, a gente se perdeu no meio das ruas, no fim a gente decidiu que a gente ia andar a pé até o Monte Fuji, porque eram três horas de caminhada, e a gente pensou, a gente andou muito mais que isso nas viagens, né? Vamos andar mais um pouco aqui, a gente consegue, a gente não vai deixar a oportunidade de escalar o Monte Fuji. Porque como eu disse antes, nosso roteiro era um dia em cada lugar. Então se a gente deixasse de ponte de full, a gente ia perder Maxwell lá pra frente e ia perder muita coisa. A gente foi três horas a pé e era super perigoso, era uma floresta do lado, não tinha calçada, não tinha iluminação. A gente ficou com um celular pra frente, o outro pra trás, pra não ser atropelado, e o medo, e a gente começou a cantar, super, pra espantar o medo. A gente olhou pro lado na placa, tava falando, não faça barulho, perigo urso. Aí a gente continuou, a gente continuou, chegou até o Monte Fuji, que o GPS falou, ok, chegamos. Aí a gente olhou o lado e pro outro, cadê o Monte Fuji? O que tá acontecendo? Aí a gente descobriu que o GPS marcava pro ponto zero do Monte Fuji. E o Monte Fuji tem 10 andares. Do, do zero até o cinco é o andar nível hardcore que você vai, que sabendo trilha, né? E do cinco até o dez é o andar que você vai como turista. E a gente chegou lá sem jantar, pedia um tempo de jantar, que a gente ou era isso ou a gente não, ou jantava ou ia. Sem jantar, despreparado, com umas bolsas, tudo sem nada que precisava. Aí a gente começou a olhar nossas coisas. A gente tinha um pão de melão e uma garrafa de água para seis pessoas. E tinha uma placa lá falando: "A partir desse ponto não vá com conhecimento, não vá sem conhecimento e experiência necessária". A gente foi. <risos> foi esse meu monte fugir, totalmente errado porque eu não me planejei. Quando eu vi a aula do Monte Fuji, eu quis chorar, eu quis chorar, porque não era por sufoco. Eu fiz, eu fiz coisa errada, que eu fiquei vontade de chorar de verdade, eu pausei, comecei a mandar áudio para meus amigos que foram comigo, soluçando, porque eu fiz... Eu, eu, eu, <risos> é desesperador só de lembrar tudo que eu fiz, porque eu não soube me organizar, porque eu perdi em ônibus. É é isso, é uma coisa assim, é um detalhezinho que faz toda a diferença na experiência de viagem. Tipo, eu até botei um importante aqui embaixo, gente, importante. É, eu, eu, eu não tinha o curso, Você tá falando de um curso, gente. que ele fez. Eu <risos> não, isso, não tinha, tinha o curso. Depois que você assiste, você... Ah! Não, ah, não. não, fica, eu pausei diversas eu eu vezes falei, o treinamento porque eu queria chorar. Porque eu fiz coisa muito, muito louca, desnecessária. Tá, mas a você chegou é até o topo Kitan. Então. Você foi até o topo quando surge? Você foi até o não topo, aguentei. não? Não aguentei, ah, tá a gente pronto, saiu de casa, né, era cinco horas eu fui, eu fui. Mas é porque a gente foi sem jantar, a gente não foi planejado, a gente escalou do zero até o 5, chegou lá, a gente tinha demorar duas vezes o tempo que a gente tinha planejado, se a gente fosse subir já ia atrasar mais outras coisas, a gente tava sem comer, porque a gente pensou que a gente ia conseguir chegar lá, e no andar 5, tem o tem loja para comer, tem coisa para fazer. A gente achou que a gente ia conseguir andar lá e jantar lá e subir. Chegou lá, tava tudo uhum. fechado, porque fechava cedo, a gente passou fome. Chegou e tava chovendo, porque é verão, todo verão chove toda hora. Chose. Então, a gente estava molhado, a gente tava molhado, com frio, com fome e cansado. A gente chegou um lugarzinho lá numa salinha, se abraçou, dormiu e esperou che chegar até o momento de ir embora. <risos> E, cheguei, Ai, e foi ainda pior é. depois. Foi ainda pior porque o, o ticket que a gente tinha planejado de voltar, o ônibus, o horário, só podia ir quem a gente tinha comprado o ticket anteriormente. Esses primeiros dois ônibus que tinham eram pessoas que já tinham comprado o anterior. Então a gente não podia ir. Aí a gente no fim teve que alugar um táxi. E gastou aquele dinheiro absurdo com um táxi para não escalar o um Monte Fuji. É, é tipo bravo, assim: ó, é. tudo que você não deve fazer. <risos> é, é, o Actor. Não deve fazer. Pergunte ah, eu, ele. Não Pergunte sigam o ele. meu exemplo. Ah, e vocês eu, nem tinham a roupa adequada, provavelmente, né? Provavelmente. Não, eu, não. É, eu... A sim... minha roupa. <risos> a minha roupa era um tênis de subida, que não era <risos> de caminhada, então eu sofri para caminhar até o um Monte de fute, mas na hora de subir. Foi. aconteceu tanta coisa nessa subida que eu consigo falar uma hora, a gente tomou água de calha na subida, foi fantástico foi fantástico ah, só que meus amigos estavam de calça jeans a minha amiga estava de All Star oh. então Nossa. tipo aí, que beleza. foi fantástico é um, é, de novo, a minha viagem foi a, foi a viagem que eu falo, incrível mudou minha vida, não quero fazer de novo desse jeito não me arrependo mas não faria de novo isso aí, isso aí a, a Luciana alugou, né eu aluguei, uhum, aluguei mochila, a botinha para escalar da roupa. E ainda pegamos uma tempestade na, na subida, né? mas estava com a roupa adequada e tudo. Daí a gente, daí eu também reservei um hostel na metade do caminho da, da subida do Monte Fuji. Deu para, como eu estava toda molhada, deu para a gente chegar, descansar, dar uma descansada, porque a subida é pesada, né? Para quem não está não é, acostumado, é, é pesada. É, daí a gente... Chegou na metade na estação número 7, a gente parou, dormiu um pouco. Deram umas 4 da manhã, 5 da manhã. A gente continuou a subir para chegar lá para ver o pôr do sol. Só que não conseguimos é, o, o nascer do sol, né? Mas só que, como tava o tempo chuvoso, a gente não conseguiu. Mas só a vista de ver né, lá no topo é maravilhoso. Ah, o céu lá é lindo, é fantástico. Nossa, é mas assim, era muito incrível. É incrível. Parece que você vai passar rápido, né? É, muito incrível. A minha, a minha subida, a minha subida é, como era, como era uma, uma trilha que não é para turista, não tinha uma ruazinha, não tinha nada, era uma, uma valeta que ia molhada, o pé sujava, escorregava, tanto é que no fim, quando a gente viu que estava subindo, é que assim, no meio do caminho, no ponto 3, no, no andar 3, a gente achou uma casinha de um hostel. Aí a gente encontrou uma torneira lá e começou a enfiar a garrafa debaixo d'água e beber água na torneira. No fim, descobriu que era uma, um boiler de captação de água de chuva que eles tinham que caía da, da calha e ia para esse boiler de captação. Tudo bem, a gente estava com sede, passando mal. Eu lembro que uma hora eu comecei a olhar para a árvore e pensar: nossa, se eu chupar esse musgo, deve sair água. Então eu estava em desespero total, porque eu não me programei. Aonde ah, a única coisa que eu sabia não. do Monte Fuji é que tinham várias, vários lugares para subir. E que eu tinha que estar bem descansado antes. Era só o que eu sabia. Era só o que eu sabia. Que né, então, gente, tipo não no caso, a gente subiu até o ponto 5 de ônibus, não foi, amor? É, Nosso pra... é, é pode... objetivo era ver. A gente já estava em outra vibe, né? Não era de subir, não. mas era só de, de apreciar, de mirar. É, como, a que... é, <risos> como a gente foi numa época que... Como a gente foi numa época que estava muito nublado, né? A gente não conseguiu ver tudo. É. Né? Então, a gente... Eu não um monte de Foi. Aí. Tem que voltar para isso, ele, é, ele, é na, na É Pontonae. É. Sim, é, eu tenho que voltar de que novo o verão, no eu não, não deixar de não ir, né? É. No Monte Fuji. Então, outono é, é ótimo para ver o Monte Fuji, ele fica lindo. É, ela quer. Mas se não dá para subir, né? Não. Não, não. não. melhor é, é julho então. mesmo, junho, julho até é. agosto. Pra Segunda subir noite, tem que 30. ser julho. Só no verão dá para subir, né? É. Ó, tem dúvida aí para vocês. Quer dizer, para Karine, em específico, o restaurante temático da Sailor Moon em Minato fechou por causa da pandemia. Você foi nesse? Fui, não. Eu estava lá, recebi a notícia que ia. Foi, a gente estava lá, dentro do ônibus, indo para o Monte Fuji, aí eu pego o celular, ah, Patrick, vai inaugurar um restaurante da Sailor Moon. Aí, só que era exatamente um mês depois que eu saía de lá. Ah, que coisa. Agora, eu fui no... Na, no K-pop. No K-pop, ah. desculpa. No K-pop que tava com a temática especial da Sailor Moon, porque era o aniversário da, da principal, que é a Serena, que é a Usag. Uhum. Aí, eu acabei de comprar coisa lá, gente. A gente pegou todos os pratos, gente, vocês não tem noção, ela pediu todos os pratos. Agora! Gente, para comer isso tudo? Agora, e o vou... bicho derretendo, eu digo, minha filha, tem que comer isso aqui, agora, ó. Agora, já comprei daqui. Que sai é mais barato. Já, já foi como foi planejado, né? A viagem toda organizada já deixou tudo comprado. Comprei tudo aqui, que sai é muito mais barato. É. Já a gente chegava lá na hora, é. ela, ela já sabia meu nome, que eles eram os pratos, já, já tava já lá tava bonitinho. Tudo... Vamos, é. Patrick, tirando foto? E lá no... e tirando foto, tirando foto, e o bicho tá retendo a, bicha a comida, eu digo que tá aqui, tem que comer primeiro. Tá é né? Bora, <risos> Não, peraí, que não tirei foto assim ainda não. E aí eu não sabia se tirar foto mais ou se chorava se mais. Chorava, aí não podia estragar a maquiagem para bater foto. A não é nesse sentido. Aí foi ótimo. O do restaurante do, do Pokémon também foi uma experiência muito bacana. Ai, gente, Pokémon vale. Não sei marcado se alguém chegou aí, mas. Pra gente, o no final que a gente comprou tanta comida também né que ela queria ver todos os pratos né para variar aí no final a mulher pratos, né? aí falando lá em japonês eu entendi tudo só que não né não aí ela não sei o que é pokémon preto Patrick, o que foi que eu fiz com esse pokémon preto Patrick? e ela olhava para mim desesperada eu... e eu e nada a mesma coisa né porque eu não Preto, o pokémon falando. preto Tchu, tchu, Pokémon preto. Pronto, ver o que foi que eu fiz? Eu comprei A mais alguma que... coisa. Tinha quebrado alguma coisa. Aí ela entra, né? Coisa, aí né? ela faz assim e entra. Eu, Patrick, o que foi que eu fiz? Eu é assim? não sei. tu Te virei com ela. e é vem ela com os pratos do Pokémon. Dois aí eu... pratos do Pokémon. É Pokémon preto. Ela falava... Era dois pratos. Cadê um prato? Então, aqui, tá aqui atrás. Deixa eu pegar aqui pra dizer. Não, tem que abrir. Ah. Eu abro já, já e tiro. Mostra pra vocês. É aí é tinha há, os pratos do Pokémon... É, a xícara do Pikachu. Gente, eu sei que ia vir tanta coisa e eu... Olha, eu paguei por isso tudo. Uhum. E eu... A pessoa escolhe <risos> todos os pratos e vem um bocado de brinde. Um bocado é, de o que a Marina fala da gente se planejar, que foi o que o Richard falou também, é a melhor coisa. Porque, por exemplo, eu já sabia que horas eu ia chegar no, no, no, no restaurante do Pikachu, do Pokémon, que horas eu ia sair, o que, é que eu ia fazer depois. É, lá no Time Lab, a gente já sabia que tinha que ser assim que abrisse o Team Lab, porque é lotadésimo. Então a gente já comprou com um mês de antecedência. A gente é... chegou com bem antecedência Foi. no local. Depois que a gente chegou, entupiu de gente a atrás fila. da gente. Carinha, ainda bem que a gente veio cedo. Olha a fila! Tudo, né? A gente pegou o barco de volta pra Odaiba, né ah, Agora, de esse barco aí, eu fiquei com vontade de andar num ônibus do Pokémon, Ai, é. que é híbrido. O ônibus tá lá na terra e do nada o bicho entra lá no lago. É, eles já estavam fazendo uns testes pro, pro evento do, do, Pikachu, do né, Pikachu, né? Do Pikachu em Yokohama. É. Eles já estavam fazendo, é, fazendo os testes lá em Odaiba. Aí quando a gente tava esperando o barco, né? Aí eu. Ah, Patrick, olha, olha o, o, o. Aí ele. Ih, cadê Ele é Ele vai lá pra Yokohama. É. Eu, ah! Aí ele. Muito só na massa. frente, né? Só em agosto aí, de algum ano que a gente vai. <risos> O Marco perguntou aí para vocês, como é que vocês fizeram com a roupa? Vamos, a fazer, assim, viu, vamos fazer assim, fazer peraí, peraí, peraí, peraí, peraí antes de todo responder. Alguém que ainda não foi, sabe responder? Vê. Deixa eu só aqui vamos ver, vamos ver mar... se vou... Olha só, a Marina, a Marina, ela chega cheia de surpresa, né? Sempre pergunta para as pessoas antes. Eu vi que, que, que no, no hostel que eu vou, no, no, no hotel que eles, que eles disponibilizaram para mim lá no pacote, que tem, que tem a, a lavanderia. Aí é só chegar e, e usar. É isso, é isso. aí. Não tem muito segredo, não. É, é isso aí. Nos hostels que eu fui, todos eu... tinham o lugar de lavagem. Só que algumas vezes a gente ia para uma lavanderia mesmo, só para ter experiência de lavar na lavanderia naquele... Como que é o nome? É, é coin... coinlandry Isso, obrigado. É porque <risos> é mais caro, é mais caro lavar lá, normalmente lavar em hostel é mais barato, porém, é uma loja cheia de, de máquina que você coloca moeda e, e, tipo, é uma experiência divertida, mas é mais caro, é bem mais caro. Eu acho que eu paguei o acho dobro pra... do valor pra lavar uma roupa. Isso, pra quem tá com pressa, é melhor, é melhor o coinlandry de loja, porque é eles rápido. têm... É mais rápido e eles têm a máquina maior que você pode botar para lavar e secar ao mesmo tempo. Então ela lava e já deixa seco, né? Geralmente de hospedagem não, lava várias, em uma né? e aí depois você tem que secar em outra, né? E de hospedagem normalmente se... tem uma só. Eu quando vejo o apartamento, isso. todos os apartamentos têm a máquina de lavar e secar. Ah, show! Aliás, foi uma das coisas que eu tive cuidado quando procurei apartamento: era se tinha máquina de lavar para poder lavar a roupa e secar. Gente, olha a, <risos> olha a caneca dela. Os pratinhos, vocês viram? Uhum. É Os Pokémon Preto. Pokémon Preto! Aí, quem arrumou a mala foi o Patrick, né? porque eu, eu só chorava. Né? Eu não comprei tal coisa Aí eu, daqui a pouco eu olhava Cuidado com a azureira do Pokémon preto né? Né? Morri de medo de quebrar Agora ele é bem durinho né? Agora é louco, a gente morre de medo Agora ele tem né, todos, todo O um, um, personalizado né, Que é do Pokémon gente, Mas comprei muita coisa, vocês não tem noção Comprei muita coisa Comprei muita coisa a mala veio com as coisas dela, veio a minha mala com as coisas dela, a mala dela com as coisas dela também. Gacha-pon, gacha, pom, gacha pom, Eu não podia ver gacha pom. As roupas a gente levou só contada mesmo, a conta certinha. E a gente bem. também teve essa experiência de lavar a roupa, né? só que a gente utilizou do hotel mesmo. É, que, que a gente hoje. tava Aí foi o seguinte, a gente fez uma vez, deu certo, beleza. Aí na segunda a gente, carimba, a gente deixa aqui, e aí a outra fanática é por Donk, né? Porque é um mundo lá dentro. Não, não, não. A gente, carinha, a gente deixa as roupas aqui dentro, vai lá na Donk. É, a gente deixa aqui dentro e vai lá na Donk, beleza. Marca a deixou, meia hora, então teu é Marca meia hora, Carinha, tá na hora. Não só mais cinco minutos, a Donk e um o mundo, né? E ela lá perdida dentro da Donk, eu digo, Carinha, as roupas já deu. A gente faz já, porque quando a gente chegou no hotel, <risos> tinha lá um casal o esperando casal. pra lavar as roupas e... E a máquina ocupada com nossas roupas já tinha terminado é ali. Tá vendo, carinho? <risos> tá vendo como não pode se perder lá pela Donk? Pois é, é isso aí. A Donk Shot, estão falando? É, a Donk. A Donk Shot. Eu passei o dia é. um inteiro nela. Eu passei o ah, dia inteiro, é. é, Não, tem contar. Vamos lá pra Donk. Chegou, é. já, chegou no dia cansativo, vamos lá pra Donk. É. Não, tu fica aí, eu vou de lá pra fato, Donk. De fato, é melhor que shopping. É. tem tudo tudo e os Kit Kat que eu fiquei de cara os Kit Kat a, a, todos os gostos possíveis e imagináveis tem lá na Donk é, aí não vi aqui não só vi aqui de chocolate mas lá tem de várias coisas é muito legal muito, é muito bom muito né Ó. eu fiquei nossa senhora tem tudo <risos> tá aqui tem várias coisas alguém ficou respirado em Ryokan Tu lembra onde? lembro, lá no, no. Eu não sei o nome, né? Minha dima! Foi, minha dima E minha dima. E minha foi dima. Foi o... é. Eu também, me meu me primeiro dia me foi minha dima. Foi? Foi. A gente viveu assim todas as experiências possíveis, né? A gente ficou no no Hotel No gente ficou no Hotel Cápsula, a gente ficou. Foi, foi pra cerimônia de chá. De chá. Tudo que a gente. A gente se vestiu, eu me vesti de queixo, aí eu, eu brinquei com me vesti de queixo. É, não era de gay como é o nome? Eu... <risos> eu chamo ele de geixo, é o geisha e é. a <risos> Ah, eu fiz tudo, gente. Eu não, não sabia é. quando eu voltar. Mas você compensa no de... Ryokan, a experiência vale a pena é pelo preço? Você não fica com medo de ir no Ryokan, porque ah, é muito mais caro. Tem ter barato. Assim, é. tem ter Ryokan barato. Então, é só, é só pesquisar, sabe? Então, como o Miyajima não é um lugar que tem hospedagem barata, então, o via de regra, você não vai pagar barato para ficar em, em Miyajima, Exatamente. você fica no Ryokan logo. Eu fiquei no Sa Sakurai, eu acho que é um dos mais melhores que tem lá. Sakurai. É super é... tradicional. Não, não tinha vaga. É, é, é ele, ele é tão eu... tradicional que, tipo, esgota muito rápido. Eu, eu esperei, tinha visto um o Yokan nesse roteiro que eu fiz, que era na cidade de Terma. Não sei qual é o nome agora. É, aquela cidade de Terma que fica. Eu te mandei uma coisa. Não, a cidade, uma cidade que é a melhor cidade termal de todas. Ah, Kusatsu Onsen, eu acho que é esse o nome. Uhum. Isso, eu vi o Ryokan lá, que era incrível. O Ryokan, já que tinha Onsen dele, e ele já vinha com, com o jantar, e a pessoa vinha lá, fazia o jantar pra você no seu quarto, que vinha com o um kimono que você usava, tipo, pra, pra tomar o um banho no Onsen era um kimono, pra ficar, era outro kimono, pra andar pela cidade era um outro kimono, ficar na casa era um outro, um outro kimono, e tudo vinha junto, um pacote, e a pessoa te servia como se fosse uma, como se fosse da realeza, maior incrível. Só que você fico pensando se a experiência realmente vale a pena pela condição financeira que pode ter em outro lugar, né? Depende. Ah, então, você pode, pode juntar, né? Juntar é, experiências. Então, você tipo, pode ficar num Uriokan e templo ao mesmo tempo. Depende, dá pra Luiz. Fazer. <risos> é. <risos> o Richard. A famosa, de... que que a famosa resposta, depende. depende. É, a famosa resposta, depende, né? Então, dá, dá pra dar uma misturada aí. A quem me perguntou, tem algum lugar que mostra horário de ônibus, site, por exemplo? Essa eu vou responder porque depende muito é. depende muito do, do tipo de ônibus. Se for ônibus de viagem, é... Home to Rio, que tem lá no, no curso, na, na parte de deslocamento. Mas se for ônibus local, é... você tem que ir no site de cada cidade. E mesmo assim, dependendo da cidade, não tem. então e se for de Okinawa, ele vai chegar atrasado? <risos> Muito bom Qual foi o local temático da Sailor Moon que você foi, Karine? Foi em Harajuku, ah, não foi. foi? Não, foi em Tóquio mesmo Em Tóquio Aí eu fui Foi, foi em Harajuku, só que foi na loja E no, no restaurante No k pop Um café, né, na verdade k pop k K-P-O-T uhum. Show k pop Richard, eles já te deram um posicionamento sobre a viagem? Ah, do Hotel Urbano. Então, eles falaram comigo assim que eu posso renegociar, mas assim, é, não pode é, chegar a um mês antes da viagem. Entendeu? Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou ver como é que vai ficar as Olimpíadas. Se eles forem receber público de fora, eu mantenho a data para esse ano. Mas se eles não vão receber público de fora, aí eu já troco para o ano que vem. Entendeu? Porque é melhor. Perfeito. Aí eu vou colocar na, na, na, na primavera, porque eu não preciso fazer tanta alteração. Uhum. Beleza. A Karine mostrando as coisas lá, gente, da loja. Hum. Gente, é muito bonito, né? tá escrito lá, ó, Pot pote. Eu estava falando e não ia ali, nem vi. <risos> <risos> acho que esse é para a Kátia. Ó. Como que contrata um fotógrafo para tirar fotos melhores? A Kátia contra... já, ah. já já já ah, reservou né, Kátia? É, ou não? contratei um para cada cidade, para de dia e para de noite, para que fazer é fotos diferentes. Eu utilizei um, as aplicações, o Airbnb, que já tem experiências para além do alojamento, a Cluck e o Get, to, Get Your Guide. São as três apps que, que eu utilizei. E tem muito preço, uh, com muitas coisas diferentes, uh, horários, um que faz duas horas, um que faz uma hora só, outro que tem 50 fotos profissionais, outros tem 100... Enfim, tem muita, muita, muita opção. Pode ir lá que, que encontra muita coisa. A gente colocou é também... Ah, a gente colocou lá também que a gente tem uma parceria com a Bruna. Não sei se vocês conhecem é a Bruna Luiz, que ela fica em Tóquio. E aí ela tem cupom de desconto para os alunos. É verdade. É Tá, hum? oh. ah, mas vai poder trocar. Estava querendo animar, mas tive que colocar para a novela. Ah, acho que continuando a dúvida aí do até urbano... Pode trocar. Pode trocar. Então Pode tá. Trocar. Ó, papum. Papum, é sim. E galera, eu quero fazer uma última pergunta para vocês. Deixa eu, ver, deixa eu escolher, porque a gente falou para caramba, né? É... Tá, tem uma pergunta. Vocês quando conheceram a gente, vocês chegaram em algum momento e pensaram assim, ach... não faz sentido, para que, que eu vou fazer um curso, eu tenho que pagar viagem? E o que, que fez vocês mudarem de opinião? Quem bom, eu... eu posso falar, Ai, não, Pode. É, porque eu já tinha feito várias pesquisas com agência de, de, de viagem, né? E o preço era tão absurdo das agências, né? E eu já vinha acompanhando as lives que você vinha fazendo. E eu me interessei, eu não, não fiquei com medo de me jogar e falei, não, vai me ajudar com certeza. E não me arrependi, foi muito bom. Show de bola. Nossa, é difícil ter alguém que entra assim. Você entrou de primeira, você conheceu, ficou sabendo do curso entrou? É, é, eu fiquei acho que um, é, um mês, assim, pensando e, e entrei. Uhum. Caraca. É, é inédito, Não. assim, geralmente a galera vê, abre uma turma e fica assim, será? Aí vê mais live, aí quando abre a outra, terceira. Eu, sei, eu lembro que a Márcia, acho que a Márcia ficou, sei lá, um ano <risos> Sério? Olha, não, então velha, eu gente... fui muito rápida. Eu... Ei, Marina, e quem tiver a primeira vez e compra? Gostei da cara dela, vou comprar. É tipo isso? É, é então, tô... ó, teve dois, então, já aqui. É, é, tô, não, meu acho que ainda foi fora, mais ainda, do, foi fora do, do, workshop. do padrão, porque, no meu caso, eu não conhecia a Marina, né? Foi assim, eu olhei o conteúdo por cima o meu objetivo era ajudar a Karim de alguma forma. Como eu não entendia da cultura, dessas coisas, de nada, assim, zero, zero, zero, eu, a única forma que eu encontrei de ajudar ela foi... É exatamente isso, um curso que te ajuda a viajar para o Japão. Karin, eu, eu acho que isso vai ser bom para você. Não vai comprar, você não vai comprar. Mas eu já tinha comprado. Eu comprei. Eu comprei, eu... Eu comprei sem ela saber. Eu comprei é... sem ela saber. Porque igual e, eu não ah, o meu vai. maior medo é que eu cheguei chegue, chegue lá no Japão, eu não falo japonês, eu não entendo nada da cultura, eu não conheço o país, e a Marina, ela, já pelas lives, eu já, já, ela já mostrava a experiência que ela tinha, né? Eu conhecia, eu conhecia é, conhece, caso, que, conhece caso, já sou mais vezes. do que os japoneses. Então... No seu caso, teve as lives, né, no nosso caso, eu não assisti nenhuma live, eu não cheguei ah, nem a ter nada. Vi é, então, o é, conteúdo aqui por é. cima, e o curso era é, te ajudando a viajar para o Japão. E aí eu queria ajudar ela, Oi. e o Karine, tá aí o curso, já comprei, tá aí, agora te aí fazer o resto. <risos> aí ela tomou um susto e começou a olhar, e aquilo ali foi... Patrícia, isso aqui é fantástico, o cara eu não acredito foi oh, assim. Aí ele comprou, depois do meu aniversário, que é 5 de dezembro, eu passei o Natal sentada na mesa assistindo. Eu passei o Réveillon <risos> assistindo. O Réveillon, ela não queria ir aqui para a praia... Porque, porque a gente jogos, mora né? aqui perto da, da beira-mar, E ele brigando. É, eu não vou, Patrick. É. Vá com a Sofia. Filha dele. Vá com a Sofia, eu vou ficar. Maqui... Ah, então você é que... maratonou igual série. Foi. Foi. Foi. Foi. Foi exatamente. Porque era exatamente o período que ela tinha de férias, é. do trabalho, e ela queria fazer o curso nessas férias para poder já organizar tudo, já deixar tudo pronto, né? Aí, e aí... maratonei, mas não dava para organizar, porque muita coisa, é muita né? coisa. É muita coisa. Mas tem que se ambientar com muito assunto, muito né? Muito assunto bem. que a gente não está acostumado verdade, verdade. Mas é fantástico. Vai, fala, Cátia, senão a gente já passou de toda a conversão. <risos> Olha, eu, eu fiquei com, eu fiquei no início com muita dúvida, assim, como eu já falei, não, vou aprender o quê? Comprar passagem online? Vou aprender o quê? Não vou, não, não tem assim nada para ensinar. E depois tinha outra coisa. Um, tem muita, muito, muito, muita coisa no Brasil muita parceria que em Portugal não funciona. E então eu fiquei no, se calhar no o pagamento para lá pode ter pode não dar e, e se, fazendo o curso é adaptado ao Brasil e não a Portugal, não, não, não sei mas depois tinha outra parte que era um, quando você Marina fala das coisas você fala com, com tanto entusiasmo e, e fala com o coração que a gente fica envolvido um, naquilo que, que, que você está a falar mesmo sendo um vídeo sem ser live não ficando tipo, nossa vai falando estou só ouvindo. E, <risos> e, e, e eu fui fazendo isso com, com os seus vídeos, primeiro, porque eu já, já tinha falado, eu vi todos os seus vídeos do YouTube, primeiro, Gente, depois é fui a, assistindo, assistindo às lives, e eu falei, não, espera aí, quer dizer, bom, vamos ver se dá para fazer aqui em Portugal, como é que é, e falei com essa minha amiga que vai viajar comigo, olha, vem cá, eu vou te mostrar aqui uma coisa, o que é que você acha da gente fazer o curso? Ela ficou igual, não, não sei, porque é do Brasil, nós somos de Portugal, disse, não, eu também pensei, mas vê como ela fala, ela sabe das coisas. É porque muita gente pode falar, mas, mas não... Mas não é, como, como que eu falo? Como que eu explico? É, você percebe que aquilo parece que está lendo, entendeu? Que está só é, falando, botando papo fora, não, não, não, não tem conhecimento de causa. E você não, você fala... Com, com conhecimento olha porque, porque teve lá, porque viveu aquilo, porque, porque passou por aqueles perrengues, ou por aquele, aquelas coisas incríveis, e você, com o seu entusiasmo, transmite para, para a gente que assiste, nós ficamos, nossa, vamos, vamos, vamos para o Japão, mas com a Marina de Saúde, vamos fazer o curso, então. Então, aí, ó, vamos experimentar, assim, ó, também, olha, o máximo pode acontecer, isso daqui não ser assim uma coisa que a gente gosta e, olha, fica, ficamos sem aquele dinheiro, mas paciência, pelo menos vamos ver. Só que, no, na primeira hora, eu, assim que abri a ferramenta, eu confesso que eu não vi o, os separadores da, das aulas e eu falei logo, Marina, quer fazer mentoria? mas Quando a Marina escreviu várias vezes, não, vê o curso, vê o curso, assim, nossa, mas, mas que ver o quê? Quando eu começo a ver os tópicos, não, não nem, nem tem hipótese, não, tem que fazer, é para quem tem dúvida, quem está assistindo que tem dúvida, atenção, eu sou de Portugal, portanto, é muito longe para, para estar a, a ver uma coisa e, depois, e fazer, portanto, vejam, vai ajudar. Quem tem dúvida, eu confirmo, ajudou, eu fiz, para além da poupança, conhecer a Marina é super, ela ajuda com tudo e não tem ninguém melhor do que ela para vos ajudar, não só no Japão, mas Uh, viagens uh, para todo o lado vocês podem aplicar isso em tudo, todo todo o lado e não me arrependo e pagaria de novo e, e já vi muitas outras vezes uh, uh, as aulas sobre a cultura e mitologia que eu adoro e obrigado Marina Ai, que coisa linda aliás, é seu aniversário hoje, né? É, é hoje sim Vai, é, é. Eu tô obrigado Obrigada obrigada <risos> vamos lá, vamos lá ah, tá. conta aí, conta aí como é que foi a tua experiência eu percebi que eu já conhecia a Marina antes de conhecer ela na minha primeira viagem eu passei por perto dela mas não passei perto, não o suficiente eu, lembro que eu pesquisava bastante sobre como conseguir o visto porque a minha maior preocupação era o visto na época né bobo, eu descobri que o visto era mais simples depois de tudo <risos> E eu, eu cheguei até a assistir um vídeo dela Que ela fala sobre como tirar o vício documentos que precisa e tudo mais é, Aí depois é, Que eu voltei da viagem Tava começando a planejar a minha outra Eu, eu sou aluno da Mari Sensei E a, a Mari a, Virou aluna dela Da Mari Sensei, <risos> Sensei Aí numa brincadeira dessa A pessoa falou, ah, vamos seguir a gente no, no Instagram Aí eu segui todo mundo lá E um deles era o Instagram dela Só que eu deixei de canto também, né Aí chegou um ponto que a gente começava a falar sobre a viagem, as nossas viagens, as experiências no grupo de alunos. Aí a mari falou que, que era o VDT, a, a, que, que ela tinha conversado já, e eu fui ver, né? Aí eu fui ver, já era bem na semana que ia começar o, o workshop. Aí eu fiquei pensando, nossa, um workshop sobre como viajar para o Japão. Aí ela já me fisgou falando que ela paga na passagem dela R$ Antes de começar o workshop, eu conversei com ela e falou 3 500 para a minha passagem. Ela falei, não. Com 3,5 e e eu viajo em duas pessoas, uma terceira? Com, com o valor que eu pago na passagem, está acontecendo. Ou ela está no milo mil, mil de briano, ou ela tá louca. <risos> Algum dos dois tá, tá, tá, tá com um problema mental. Aí eu fiquei pensando, não, mas a Mari-sensei disse, a mari recomendou ela. E a Mari-sensei tem um aula presencial com ela, é um amor de pessoa, ela nunca falaria algo... Recomendaria algo que realmente fosse ruim Ela só falaria se fosse realmente de certeza que fosse bem Aí eu vou dar uma chance Aí eu assisti uma aula dela do workshop Eu achei que meus amigos falei vou comprar o curso Aí eles, não, não compro o curso Você consegue ver isso no YouTube Você consegue pesquisar Aí eu, tá, não vou comprar o curso Aí veio a segunda aula, eu vou comprar o curso Aí eles, não, você é idiota, não compra esse curso É besteira Aí eu falei, não, gente, eu vou comprar o curso Aí eu fiz uma meta, que eu também tava lançamento na época Eu falei, não, ó, se eu fizer X de meta eu compro o curso de ver aí eu bati a meta, bati a meta, eu sabia ah, a meta eu saber, eu que ia é bater, comprei, só para ter desculpa para você parar de calabou que eu comprar o curso, aí eu comprei, no, na hora que eu comprei, primeira aula já, já, já primeiro módulo, já comecei a sentir que estava valendo a pena, no módulo 3, quando eu percebi meu nicho de viagem, já, já pagou já completamente a viagem, e até hoje, alguns amigos meus, a metade me julga por ter comprado, e outra metade fala, Ô, organiza meu roteiro aí, Organizando a viagem? Vai Quanto virar que um gastar? organizador inteiro. É, a, a minha amiga que me xingou pra caramba porque eu comprei esse, esse negócio. Ela chegou dias, ah, eu quero viajar fica tantos dias e por tal, tal, tal, tal. você acha é que eu vou gastar? Você consegue estipular aí na sua ferramenta de simulação? Fiquei, ah, agora, agora, você, agora você vai me... Agora você é o sirvo, né? Agora o curso <risos> faz sentido para você, agora que eu já comprei. <risos> Aí você responde assim: Depende o Depende. Que, que você vai fazer na sua viagem. Não, mas eu fui com tanta convicção de comprar o curso que eu comprei o curso antes do carrinho abrir. Foi. Ele, ele comprou um dia antes de abrir a inscrição, gente. Ele falou assim: É que, eu, é que ele também trabalha com isso, né? Então ele falou: Eu entrei aqui e fiquei, já tá aberto. Eu falei: Falou só, tô fazendo um teste. Ele: Mas se eu comprar agora, já, já tá valendo? Eu vou ganhar a mentoria. Eu posso participar, já posso assistir as aulas? Ela falou: Pode, mas. Eu tô mexendo ainda, eu comprei, eu comprei. Aí eu comecei a maratonar um diante de todo mundo. É mole, ele, ele saiu antes da largada, gente. Eu trapaceei, Não me arrependo. Trafac... É. E aí, Richard, conta aí, ó, o pessoal tá... O Augusto comentou que a live tá esclarecedora demais. Mas falta a gente é. contar como é que foi a experiência dele. Assim... Eu sempre pesquisei muito sobre cultura japonesa, né? Então, quando eu via a Tsugi, eu já vi que ela sabia o que ela estava falando, né? <risos> Propriedade para falar. E, assim, uma coisa que eu percebi na Tsugi é que ela não é turista. Ela é uma exploradora. Então, ela vai <risos> para lugar... Exato, <risos> porque tem diferença, né? Porque, assim, Sim. as pessoas veem foto no Instagram e falam assim, quero ir nesse lugar. Só que, às vezes, a pessoa é, não sabe a época, não sabe se vai estar lá desse jeito. Então, eu percebi que assim eu precisava de aprender muito mais coisa para ir no Japão. Eu, eu tipo assim, o Japão é muito maior do que eu pensava que ele era. Muito entendeu? Maior. Aí assim, eu pensava assim, ah, eu já sei sobre a história do Japão, já sei sobre os costumes. E assim, eu achava que eu sabia, né? Aí eu falei assim, não, ela ela entende. Aí eu vi o workshop, né? Aí você fez uma demonstração de quanto que você gastava em um dia. E você foi até no Starbucks. Aí você falou assim, olha, nem precisava de eu ter vindo aqui. Dava pra ficar mais barato ainda. Você tava que comparando... É, caro. É. é, tava dando pra mostrar que o Japão ele é mais barato que a Disney. Era aquele workshop um bem antigo. Uhum. Aí, e você ainda assim, pode ir na Disney lá também. Sim, sim, exatamente. Aí eu fui lá e falei assim, ah, eu vou, eu tô achando que eu vou pegar esse negócio. Aí eu comecei a assistir o Terceira Samurai. Aí, assim, uma coisa que eu achei muito legal é que a Tsugi sempre deixa a gente sugerir. Coisas, né? E assim, é... aí eu, eu fui lá e comecei a sugerir algumas coisas, sabe? Aí teve várias lives que eu gostei. Teve... Eu lembro que ela tinha uma que era assim: Destinos Encanto, Destinos em cansaio. Nossa, aí... isso é ótimo! <risos> eu assisti, eu assisti. Aí eu que primeiro eu vi os Destinos Encanto, aí eu falei assim: não, tem que ir nesse destino aqui tudo, só que não ia dar tempo. Aí eu vi os de Cansaio. Aí que eu vi que grande parte do que eu tava procurando tava mais lá. Aí eu falei assim, não, eu, eu preciso pegar esse curso para ver como é que é. E assim, igual no Luiz, todo mundo falou assim, ah, para que pegar curso? Você já viaja direto, para que você já... Não é possível que você não vai conseguir fazer um roteiro desse. Isso aí é simples e tal, só que assim, é... pelo que ela falava, né, do, dos preços das coisas, e eu pesquisava na internet e não achava, entendeu? E assim, uma coisa que é boa no curso é que a... o que está no curso é de vivência dela, entendeu? E... E, às vezes, o que você acha na internet é o que é bom a pessoa te vender. Então, é duas coisas diferentes, entendeu? Às vezes, você chega lá e, assim, as pessoas te cobram no pacote um lugar que é de graça para te levar lá na sua Isso eu fico você... revoltada. E você pode chegar lá andando, de graça, entendeu? E, assim, uma coisa que eu sempre pensava, será que todo esse pessoal que tá aí na foto, será que todo mundo pagou? Esses caras estão tá ganhando dinheiro demais, velho. Só que não, o lugar é de graça, é só chegar. Aí, tipo assim, eu fui ficando motivado por causa do Terça Samurai. Aí, depois que você fez esse workshop a segunda vez, aí eu fui lá e peguei. Peguei, e assim, foi bom pra mim porque no meu planejamento inicial, né, como eu seguia essas páginas do pessoal, falando quanto que eles gastou e tal, eu não, eu não sabia essa questão do perfil de viajante também, né. Então, eu me baseava no roteiro de outras pessoas, então sempre ficava assim, 20 mil. Aí eu falava assim, nossa, mas eu vou ter que juntar 20 mil para mim para o Japão, não vai dar. Aí sempre ficava deixando para depois, sempre para depois. Aí quando você falou assim que você conseguiu ir para o Japão, né? Você ficou muito tempo lá, 30 dias, né? Me parece. 70 dias, né? E você gastou 24 mil, você tinha falado. Uai, 70 aí, dias, 24 aí, mil. Aí eu vi aquelas fotos, eu vi aquele vídeo também da experiência samurai. Aí eu falei assim, ah, agora você. Né? Foi, com o jogo eu tô até enchendo o saco dele lá <risos> aí eu falei assim, não, eu preciso ir e assim, quando eu entrei no curso só de ter essa ferramenta que você é, estipula o tanto que você vai gastar, já é ótimo porque eu viajava assim, ah, preciso comprar a passagem, a passagem é tanto, eu tenho isso tem, então eu compro, ah, eu preciso fazer isso, é tanto, eu tenho, então eu faço se eu não tenho, eu não faço, eu fazia viagem muito assim, entendeu, e eu perdi muita oportunidade por causa disso e quando você começa a fazer planejamento, né? A partir da ferramenta 3, você já tem uma noção. E depois você começa a ver um monte de coisa que você começa a perceber, assim, que você quer fazer mais coisas, você quer ir em diferentes épocas, você vê que não dá, não dá para fazer tudo de uma vez, entendeu? Porque às vezes a gente quer ir numa viagem só e matar tudo, não dá para fazer isso. E, assim, e mesmo se você tivesse esse tempo, seria melhor você passar mais tempo em cada lugar. Porque é igual você fala, sempre fala, sensei, é, a cultura japonesa, ela sussurra, ela não grita. Então você tem que ficar ali e perceber os detalhes, ficar ali, ver como é que é uma vida, sentar num banco, ver como que são as coisas, entendeu? E às vezes, é, você tá num lugar e tá bom ali, por que não aproveitar mais ali? Entendeu? Você pode voltar outras vezes para o Japão. Você sabendo que dá para voltar, é fácil. E aí eu comecei a ver os vídeos todos, e eu também fiquei viciado em ver, nem assistir, tanto é que eu tô revendo o curso todo, principalmente o módulo 7. <risos> Ai, muito bom, muito bom, gente. É legal, assim. eu fico feliz da vida de saber como é que, como é que vocês conheceram, se vocês falaram assim, Oi, cara de picareta, ou não? <risos> não, porque rola, a outra né? Outra coisa que, que faz conhece. muita diferença foi quando você me explicou que as fotos que eu via na internet, quase a maior parte não era da época que eu tava viajando. Se mostrava a florzinha, ah, é, é, é, é o, é o é, é Sakura, é, é Abril. Aí descobria que não, tem um período gigantesco pra curar, abrir em uma semana só Aí eu, Ah, tem neve, é inverno Não, isso é na primavera Quando, quando eu descobri isso Foi um bom mental que, que tipo, mano, eu ia organizar tudo errado De novo De novo eu ia fazer tudo errado Eu ia chegar num lugar lá E tá interditado porque a neve tá muito forte E só abre no, na primavera É E nenhum site tô... avisa isso Nenhum site avisa isso a rota alpina é, é isso, a rota alpina você só entra no paredão de neve na primavera. Eu né? mesmo achava que jogou com o e Dani. ele era... tem fala isso. Eu achava que jogou com o Dani era daquele jeito o ano todo. Falei qualquer época que eu for lá vai ter macaco na neve. Então... <risos> <risos> e neve... Não, não tem. <risos> é. Que triste, né? Ó, a Cristal comentou que ela é dessa também. Fica meses, até anos observando live até decidir comprar um curso. <risos> gente, eu, eu sou da seguinte opinião. A, a minha opinião é assim. Se eu conheço uma pessoa e eu gosto muito dela, gosto muito de conteúdos. Eu até comentei isso uma vez no desafio essa muralha que a gente fez. E teve um aluno que falou, cara, isso tipo, explodiu minha mente quando você falou isso. Eu falei, sério? Eu vou compartilhar com vocês. Eu comentei assim para ele, se eu gosto da pessoa, se tudo que a pessoa fala para mim faz sentido, por que, que eu não vou fazer o curso dela? Porque se de graça ela já me transforma tanto a vida, imagina pagando. Né? Eu falei assim, cara, se você tem a oportunidade de aprender mais de perto com a pessoa que já te ensina para caramba, por que, que você não vai aprender? Não faz o menor sentido. Né? Porque eu sou não, dessas pessoas, eu, eu sou a pessoa que tem que se controlar para não comprar pra mais cursos. É. Eu fico no WhatsApp de vocês, falando, liberou coisa, <risos> <nem assisti> <risos> liberou coisa nova pra comprar? Eu nem assisti tudo, liberou coisa nova pra comprar? Tô vendo aqui, que uma eu... notificação, o que que é? Vou comprar, tá? Já tá liberado? Tá, o cartão. Ó, oh, com o meu trabalho, com o curso eu também, acho que antes vendendo, da passagem devia até... comprar mais coisa. Eu acho que antes da passagem até, essa questão do, do curso pra se planejar é o essencial, né? É. Porque no caso da gente, como a gente não tinha um curso, não tinha nada, a gente comprou a primeira passagem. Tipo assim, comprou a passagem aí vai de qualquer jeito, né? E não é assim. É, o primeiro ponto é realmente o curso, né? Quem tá pensando, quem tá em dúvida de... de ah, vou comprar, não sei se eu vou. Cara, tu tem o acesso aí é, vitalício, vitalício né? né? Então, compra o curso, vai se planejando e vai pegando as oportunidades. É, é, o primeiro passo é comprar o curso, não é comprar a passagem, ah, é. né? Muito rápido. Não é, ah, eu vou juntar Paga dinheiro para quando eu for pro Japão. Não, compra o curso, aí se planeja e vai fazendo as coisas. Aparece as oportunidades, que a Marina tá sempre dizendo. É, é. Eu Entendi. fico doida. E ela manda, <risos> gente, avisa a gente. É. ela avisa a gente. Eu já falei, ó, oh, eu quero tal data. Viu uma coisa? Manda para mim. É, Você ela ajuda, vai ajuda gente. Eu comprei o curso achando que ele ia se pagar somente no desconto da passagem. Eu que esse era meus argumentos para calar a boca dos meus amigos, que eles falavam não comprar. Eu falei, não, gente, vocês vão comigo. Se eu conseguir colocar 3.500 para cada um de vocês, a gente economiza no mínimo 1500 de passagem e, e dá para fazer muita coisa. Com esses 1500 a gente consegue converter em N, a gente pode ir para Disney, sei lá, a gente pode fazer uma coisa muito foda no Japão. Eles, não, isso é besteira, a gente conhece um monte de gente que foi e também pagou 5 mil a gente, E, tipo, no meu grupo social, tinham pessoas que passavam seis meses, um ano lá E pagavam esse valor de passagem, sabe? Então, pra eles é algo muito surreal pagar um valor tão baixo assim E depois eu descobri que tem que pagar menos ainda usando milhas, né? Uhum. Eu, é verdade. Tipo, eu achava que somente assim que eu ia pagar o curso que Eu pensava, ah, na minha viagem já, se eu conseguir um valor a menos de 4 mil ou 4 mil Eu já paguei o curso Se, se eu conseguir o mesmo para quem vai comigo, já pagou muito mais Só que eu comecei a ver o tanto de coisa que eu consigo economizar Só por questão de transporte, já paga o curso Já consegui pagar é. ele Eu acho que outro é. ponto importante, que a, não só a economia, mas assim a segurança, né? Porque Sim. o conhecimento que, que é passado te traz segurança das coisas que você vai fazer, né? Você vai para um país que... Quem, não foi, quem nunca foi né, um país desconhecido, é uma língua diferente, é. que não é fácil de aprender, normalmente sabe se Até para quem play. fala japonês é difícil. Até é. para quem fala é difícil, então, então assim, é, é a questão das seguranças, de você ter ali uma maturidade maior para chegar mais preparado lá, não é que você vai chegar o expert dos não, experts. Até porque né? nada com uma vivência, né? Nada com uma vivência, né? Foi mas, logo na é... chegada, a gente teve uma experiência que não estava nada nos planos da, em relação ao trem lá, mas... Uh, assim, vai dando ali a segurança, calma Vamos ver aqui qual é o próximo passo O que, que a gente vai fazer Ah, então a gente tem que ir para esse ponto Então vamos procurar uma rota por aqui Beleza, e a gente consegue resolver, entendeu? Porque tem esse essa conhecimento segurança, e Essa segurança, é, né? É, que, que é passado para a gente Eu acho que é, também é muito importante Essa questão da segurança Foi uma das coisas que a gente ficou muito mais tranquilo Em relação a isso Ela botou um roteiro absurdo ah, vamos ver o que, é que dá pra fazer. As coisas mais importantes, a gente vai aqui vendo. Então, é, foi tranquilo por conta disso, Foi é né? tranquilo, a gente viu quase tudo, né? Pai, eu adorei. Aí, a segurança fica tanta... ó Na minha primeira viagem minha, deu diversos perrengues que a gente teve que conversar com um monte de pessoa para conseguir resolver. E eu, do seis era a única pessoa que não é fluente em inglês e tinha do nível de japonês o mais baixo, que na época tinha o N5, que é o nível básico de japonês. Aí... É, teve momentos que nosso, o nosso etiqueto travou e teve que chamar, teve que chamar a segurança para avisar a gente que a gente estava numa outra estação tinha que sair dela para entrar de novo, para aí sim conseguir comprar, eles não sabia disso. E, tipo, como era a de fluxo, a gente colocou o etiqueto e foi, porque estava aberto já o negócio e deu muito errado. Teve que conversar com eles para poder devolver o dinheiro, para conseguir comprar de novo. Teve questão de hostel, que o nosso hostel a gente alugou um lugar e, na verdade, era outro. Então, tipo, quando eu pensei, eu vou viajar. Agora, quem vai organizar sou eu. E eu vou viajar com a intenção de, de que, pra mim, a viagem seja eu o centro principal. Porque eu me acomodei com quando fui com essas pessoas. Porque aconteceu qualquer coisa, eles conseguiam falar japonês por mim, falar inglês por mim. Eu pensei, não, agora eu vou ter que ir. E eu entrei numa neura de aprender japonês. Que eu nunca fui um aluno tão exemplar estudando japonês. Era candi todo dia, mas sensei tinha orgulho de mim. Aí eu fiz o curso... E acomodei, porque não fiquei mais preocupado em ter que realmente saber japonês, porque eu não acho que eu vou ter problemas lá. No nosso caso, a gente, eu não falo nem inglês, né? E a Karine domina, assim, o inglês, e a é gente não sabe dia. nada de japonês. E pra gente foi só nós dois, tá? E foi super tranquilo uhum. tranquilo, tranquilo. É tudo, a gente não teve problema com nada. Sabia onde é que ficavam as coisas, porque a Marina já dizia tá Olha no Google Maps, assim, assim, assim, assim, pai. Tá. Eu já olhava, já marcava tudo marcadinho. Já os horários é, de os tudo. Horários. Foi, assim, excelente. E a gente nem. nem... Nem sonha em, em saber japonês, né? Pra falar fluente ou ter alguma noção. Ela até diz, vai pra tal lugar de mochila, não leve mala. Pronto. Aí ela precisa é, de mochila. mochila, mochila. Ela, aí tá mochila. no roteiro assim, né? Deixa a mala e... É. Não, yeah. o roteiro tava todo... Eu quebrei a no... minha mala, de tanto carregar ela, destruía as rodinhas dela, é <risos> uma mala nova, eu derreti a rodinha do andar. Eu andava 20 quilômetros ah. por dia com a mala de 30 quilos. Ah. Não. Ah. No ah, nosso caso, a gente, tá já, sabia a gente já sabia tudo bem. A Marina disse que tem um lugar para guardar a mala dentro do trem, então a gente mas vai... e o negócio para tá comer a gente tem, tem que comer. Que ir. Vamos, tá. <risos> nem o que, mas vamos. <risos> foi assim, fantástico. Foi Agora bom. imagine eu que ainda tive a sorte de... A Marina está no Japão e ainda a gente ficou... Eu peguei um plástico ah, no Japão é três bom, dias, né? ela ficou três dias comigo. <risos> Você é Nossa, conseguia, ela conseguiu me passar tanta coisa lá que foi maravilhoso, assim. E, e o meu maior medo é que eu tava viajando só eu e minha filha. Imagine, eu ficava imaginando, imagine eu e a minha filha, duas mulheres, um país estranho. Se A gente se perde em algum lugar que a gente não conhece, é. né? Então, a Sim, minha não maior... Você é Eu falar de pedudinha num bar de o aconteceu comigo. Né? Então, é. O não, pior você bar de kuzai, quando eu fiz o curso. Porque eu percebi que o pessoal japonês chegava pra mim e ficava fazendo assim. Aí eu ficava tipo, tá sujo? O que tá acontecendo? Aí depois eu entendi que quando eu fiz o curso, que isso aqui era o sinal de máfia. E tipo, eu tava super feliz num barzinho com meus amigos e tipo... Estavam tentando te alertar e você... É que nem a primeira vez, eu também não entendia, né? Então, a primeira vez eu fui numa rua e veio um coroinha assim pra mim. Eu falei, o que, que ele tá fazendo? Ele veio pra mim assim... Eu, o que, que ele está fazendo aí eu continuei andando e ele veio assim para mim até que ele me pegou ele me pegou e fez assim não tipo por aqui aí depois que eu fui entender né que ele tava querendo dizer que era sem saída <risos> era sem saída eu falei nossa <risos> né, depois a gente, prende, nossa, a gente é, entende é a coisa cultural é e é exatamente isso aí mesmo quando você tem uma experiência é, um... Uma experiência, né, de uma pessoa que passou por lá, não é, é você estar tá vendo ideia. uma foto da internet, entendeu? É uma pessoa que viveu lá aquele período e está te passando a melhor forma de você ter uma excelente experiência, né? Não é você, ah, fazer que nem o acto na primeira viagem dele, ah, eu acho que aqui é bom, e vai. vai. Ah, eu acho que aqui é bom, e vai. Não, né? É realmente você ter já esse conhecimento de uma experiência prévia, né? Sim, a Mirene comentou, eu vi o workshop e depois comprei. A Marina revitalizou meu sonho de ir para o Japão. Sempre quis ir, mas ficava só no sonho e no papo. Mas alguém era assim? Só ficava assim no... Ai. Aqui, ó. Aqui, ó. Antes de eu chegar na vida dela, era desse jeito. Ah, não. não aí já depois que eu cheguei... Ah, o sonho de ir para o Japão, o sonho de ir para o Japão... Ah, é, então bora. Aí comprei logo a passagem. Né? Ainda fiz errado, né? Que era para ter visto o primeiro curso. <risos> ó oh, mesmo caso que o meu, Voltei. quando eu descobri que ia Voltei. ter o um workshop, eu fui, eu ah, vi tudo, é, me apaixonei mais ainda e comprei o curso no primeiro dia. Eu comprei antes ah, de abrir, aí estou ganhando. Eu não vi, peraí, duas pessoas falaram ao mesmo tempo. Pode falar. No, no, no, eu comentei, né? Foi a melhor coisa que ele fez em comprar o um curso logo no, no primeiro é. dia eu comprei antes de abrir, eu falei que eu ganhei dele ainda a disputa, gente Ó, eu assisti alguns vídeos e já comprei o curso eu tava me enrolando toda no planejamento se enrola mesmo você não tem como se alguém, planejava, não, né? alguém aí planejava já antes? a Kátia sim, né? a Kátia já tava planejando sozinha eu tava eu vendo o mas no não Rota. dando muito certo eu tava vendo o um roteiro no Grande Rota, que você escrevia lá o que você queria fazer, o seu perfil, eles mandavam um roteiro pra você. Só que, é tipo, o valor que eles cobravam, e, e no mercado, eles são conhecidos por ser uma agência que é muito mais barata. E, tipo, o valor deles de 15 dias, era, tipo, só o valor da passagem que eles cobravam, já era quase o valor da minha viagem que eu tinha estipulado com você caraca, era tipo, é. eles estipulavam que a passagem é, ia ser 3 mil dólares, mais 4 mil dólares de planejamento, e tipo, na, na minha, no meu orçamento deu 8 mil reais, que eu lembro que era em dólar, desculpa gente, mas lembro que na, na hora que eu fiz deu 8.900 mil foi assim, que foi muito mais barato, e era, era um mês em vez, de, em vez de 14 dias, é surreal né, e depois é um eu pegava os roteiros deles, eu pegava os roteiros deles, e de, que, eles, eles pagavam, eles davam desconto para influencer ali, e depois colocava o, no site deles o roteiro que o influencer foi, porque eles postavam dele logo, você podia ficar avaliando, né? Aí eu ficava olhando o roteiro, ficava, hum, não gosta disso aqui não, tá errado. Vamos reorganizar isso aqui que fica melhor. Onde é a peça desperdiçado aqui? Acho que a melhor é coisa eu... que a gente tô... fez foi comprar esse curso, porque ajudou demais. É. Eu acho que se não tivesse feito esse curso, tinha sido uma experiência assim. Bem. Bem aquém do, do que foi, né? É. Porque foi parece que foi um, uma coisa. Bem, é, eu voltei, é um som, eu voltei e dizia: eu fui mesmo. Eu fui mesmo. É. É tão perfeito. É. Não falando sério, não tô, não tô bajulando Qual não. Qual foi aquele que a gente ficou com os pezinhos na água lá em. Ah, em Miadima? Miadima. Né? Foi uma ah. coisa tão, tão louco em Miadima à noite. Foi é... Miadima à noite, Patrick, vamos saiu... dar uma volta, porque lá atrás eu sei ah, que, que tem É. A gente saiu passeando lá e tinha um lagozinho de Olha, cara, que legal. A gente desceu, ficou com os pezinhos na água, que na era água. a correnteza, e ficou olhando as estrelas. Aí eu tinha visto que era exatamente luxo, Eu disse, ó, eu quero ficar. A lua cheia e me adime. Ele, por quê? Porque eu quero. O, o Arthur que queria, ar que queria ver as estrelas do Monte Fuji e fugi, eu, a lua, a lua cheia lá é, e me Aí a gente coloca os pezinhos na água gelada. Ou, oh, para quem já tava com os pés cansado, me deitei eu... no chão e olhando para a lua. E pra... Aí às vezes é. a gente tá... É, Gente, perfeito. Aí às vezes eu e dispensada que estrela, é, porque... sabe? A gente foi em julho. Hum, Acho que tu foi, é, de, foi. de verão. É, eu não consigo colocar os pezinhos no inverno que eu vou, não. Não, não. Você não Eu até filho. pensei, nossa, vou colocar esse, roteiro, esse meu roteiro também, não desisti. Não. Ah, não, você tem que ir pra é... uma cidade não, não tem. É prático, cara. Não tem, é. não tem não. dinheiro que pague uma experiência dessa. Eu sabia entendeu? a hora que a Maré ia encher lá em Minha Era. Dima, que ela ia estar… Tá... Por quê? Porque a Marina disse, ó, oh, tem a visão assim, assim… Ó, Eu não tinha nem me tocado não tinha nem me tocado, eu, ah, é mesmo, eu sabia a hora que encher, a hora que ia secar, a hora que ia não sei o que, ele, por que, que tem que tratar a hora? tem que tratar a hora que o bicho é tá... eu quero fazer... E ele ficava doido, né, eu não sabia, eu contava depois que acontecia, né. Que já... foi assim, fantástico, foi experiência de outro mundo aí, ó, mesmo. O Silvio falou que já tá maratonando as aulas. Mais um que eu, eu, Cuidado pra é. você não ter uma overdose de conhecimento igual eu tive. Eu passei mal depois de tanta coisa, minha cabeça doía. <risos> e era muito conteúdo. E eu, eu é. comecei a me afogar em tanto conteúdo. Porque eu pensei, vou assistir isso aqui, depois eu faço o guia visual. Me arrependi. É, eu não. devia ter assistido e fazendo que devagar, no... o guia visual. Tem que fazer isso durante. Durante? É, eu, depois... eu falo isso é. na aula. É. Ah, mas eu não obedeci, eu queria… Eu, eu falei, Eu, tava viciada, eu, eu não também não obedeci. Não. Eu só obedeci, depois que eu comecei a misturar as coisas. É, eu tô misturando. É, é, pra é pra eu chegar né, eu guia visual, misturar. eu me perdia. Era tanta coisa que eu queria ir, que eu queria ver, que eu não sabia o que fazer. A ficar no nível do céu, agora eu sei demais. eu não sabia o que fazer no meu roteiro, que eu não sabia. Agora eu sei demais e não consigo montar meu roteiro. Vamos me é A Karen chegava no canto é lá. o Patrick, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui… Que massa, que massa! Só que ela que tinha feito o roteiro, então ela sabia tudo e ela via tudo, né? E eu não. Ó, então, aqui, vai mim fazer, surpresa, aqui vai fazer assim, assim, assim, assim. Aí vai acontecer. Aí é, vai vale, é, que legal, não te disse? É, era aquela porque <risos> né? ela que isso daí, né? A gente tinha feito todo o passo a passo e eu não. Mas no módulo 1 a sensei fala isso, que é pra ir uma aula de cada vez. Não pra cada Obedeçam ela, sigam a ordem. É, gente, é, é, é viciante. É, eu falo toda hora, né? Porque eu sei, eu sei que vocês são apressadas. Eu sei que todo oh, mundo chama eu assim. acho... Hã? Uma coisa importante é a questão da cultura, pulei. né? Marina, a cultura deles lá, a questão da educação e tal, respeito. É. Então, já respeitem, já vão nessa imersão da, da, da, do curso desde o início, né? Fazendo tudo na ordem, tudo direito. Já para vocês irem se acostumando com, com isso daí, que é importante, né? Essa imersão nessa parte da cultura lá também. É verdade, é verdade. Gente, alguém... Alguém aí quer encerrar com uma frase? Quer mandar alguma mensagem aí para quem está assistindo? Porque já estamos há duas horas é. falando, não <risos> acredito? <risos> é, já... é. Não, Beijo. assim, a, a mensagem que, que eu deixo é se você tem um sonho para realizar, busque realizar da melhor forma é. possível, né? Não deixe para amanhã, nem deixe para depois. Porque a hora é agora e o momento é hoje. Não tem, não tem o que esperar acontecer. Ah, eu vou esperar isso, eu vou esperar aparecer dinheiro, eu vou esperar. Não, vai fazer, faz agora. Começa por onde? Pelo planejamento. É. Então, vai planejar, planeja agora, não deixe para depois. A vida da gente é tão curta, então aproveita e faz acontecer hoje. É, e eu, o que eu aprendi com esse curso é que com o planejamento tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível, isso não. Eu quero Exato. falar uma coisa também, eu sei que vocês estão achando esse vídeo, muitos muitos também têm o sonho de criança ou o sonho de querer ir para o Japão E é uma meta de vida, já estou avisando, escolhe outra coisa, porque isso não é difícil Com o VDT fica tão fácil quanto, sei lá, ir para a cidade vizinha É algo tão simples que você vai ficar frustrado com ter um sonho que fica tão simples assim eu fiquei com eu fiquei a minha cabeça, meu sonho de criança é ir para o Japão. Completei super fácil, agora eu consigo brincando de novo. Vou, eu vou agora no, fim, no, no começo desse, desse ano novo, eu estou pensando no mesmo ano de novo em no outono, com, outro, com outra turma. Fica fácil demais, é muito simples, é muito simples. Escolha o teu objetivo para dificultar a sua vida, para você correr atrás, porque isso é fácil demais. <risos> na gente! É, eu bem, bem um que, é, que, é, que a vida fica fácil. <risos> Sensei, eu acho que, sim. na vida existem dois tipos de pessoa. As que dá desculpa e as que dá resultado. Entendeu? Então, assim, jeito tem. Está tá vendo um monte de gente que conseguiu ir, entendeu? E, a, se a pessoa tá vendo essa live até agora, é porque ela tá muito interessada. É. Ela tem que dar resultado, para de dar desculpa. Porque, assim, ah, o mundo nunca vai ser favorável a gente fazer o que a gente quer. Entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer o nosso. Entendeu? E, assim, o curso já está todo aí, é muito fácil. Entendeu? É, é, é bem explicado. E se você for uma etapa de cada vez, você vai conseguir. Não, é, não tem jeito. Entendeu? É fácil. É só, é só pegar e seguir. E tem que dar o primeiro passo, né? Nossa, gente. É, e se alguém ainda tem dúvida depois dessa live, gente, não, não, tem, como, <risos> não tem como ter dúvida. Não dá. Não <risos> dá. Sua dúvida, ó, acabou aqui, não, não pode ter mais dúvida. Já antes era difícil ter dúvida, mas agora, não, é, é muito bom. Eu recomendo muito, façam tudo do jeito que ela explica, não passa, não saltem passos, que depois você vai chegar no, no, no fim e não vai saber o que é que ela está a falar, porque não fez o, o, a, aquela aula, aquele módulo, então faz tudo certinho, e vão, vão escrevendo tudo, tudo, aquilo que querem fazer, tudo, tudo, tudo. E depois vão, vão fazendo, como a Marina faz, a melhoria, né? Vão cada vez mais optimizando o roteiro até chegar na fase final. E, gente, bora todos para o Japão. Bora! Ah, Japão. Boazinho, vamos! <risos> Devia marcar o um encontro, Marina, dos do teus alunos. Vamos aqui, não é? Né? Não é? Tem que marcar, Sim. né? Mas é é, é, rir, ser, é legal, viu? Marcado. E tem que ficar o ano todo lá para receber a gente. Isso, <risos> cada, um vai no, cada um vai no mês. Pois é isso que eu tava pensando: como é que vai conseguir marcar? Um vai no inverno, outro vai no verão, outro vai no outono. É. A gente faz que oh, se encontrar. É 2023, todo mundo em outubro. É outubro sem que tem terremoto? Começa em a ventemia. Setembro, vamos em setembro. C a gente tem muita história pra contar, porque aí tem um módulo de treinamento que faz sobre os naturais. Eu não vou usar não. esse módulo se não for, se não for passar por os naturais. Então vamos lá, terremoto, vendaval, tsunami… É. Eu assisti morrendo de medo. Eu tem que usar 100% do treinamento. Muito louco! Eu assisti morrendo de medo. Eu fiquei vontade Eu acho que assim, eu fiquei, Marina, eu Deixa Você Organizar meu roteiro pra passar por um terremoto. Eu acho que, assim, Marina, você, enquanto é, é dono do curso, né, que Mentor, produz mentora, é, você não tem noção da quantidade ou do, do nível que você consegue atingir e ajudar tantas pessoas a realizar esse sonho, né, de uma forma mais, mais prática, mais fácil, mais leve. leve, né, digamos assim, e isso daí é, é só louvor, tá, para o seu trabalho, parabéns e, em relação a isso daí, porque é, é muito gratificante quando a pessoa realiza um sonho, né, Sim. no meu caso era é o sonho dela, então eu ver o sonho dela realizado é muito gratificante, e isso daí, a, com a sua ajuda foi, assim, absurdamente possível, né, nesse sentido, então, é só gratidão, só gratidão. Ai, gente, que lindo. Nossa, tô emocionada, sério. Porque é assim, é engraçado pensar em curso de viagem, que até eu tive esse medo quando eu resolvi criar. Eu falei, gente, quem é que vai fazer um curso de viagem? Sabe, que viagem que eu tô tendo de criar um curso de viagem? Né? E, e realmente foi assim, mas eu falei, cara, mas para muita gente é algo realmente impossível. E, e não é, sabe? Aí eu ficava pensando, poxa, mas sab saber que tem muita gente que sonha com isso a vida toda tipo passa a vida toda mesmo sonhando e sei lá com os 50 a gente tem aluno assim tipo sei lá mais velho que minha mãe sabe ela fala assim eu sempre sonhei e nunca achei que fosse possível e aí eu falo assim cara é possível Ah mas é porque eu não falo então a gente fica como é que você vai para o Japão sem falar a língua né então depois de ver, assim, quando, quando você vê as pessoas realizando o sonho delas, falando, cara, eu, eu achei que... Eu, ia, eu lembro da Edith até hoje, ela falando, eu queria comemorar o aniversário da minha filha de 15 e do meu, meu aniversário de 50. E o marido ia ficar de fora, gente. Vocês têm ideia? É tipo assim, caramba. E pôde passar a família toda junta, né? Então, assim, são, são coisas assim que você fala, caraca, a gente, realmente, né? É assim, é uma conquista, né? É o que eu falo. É. Depois que você vai pro Japão, você fala assim, cara... Eu faço o que eu quiser. Eu é. O mundo é meu. É. Isso, aí. É, tipo, isso aí. Eu falo isso para todo mundo que diz: você é louca, como que você viaja para Japão sozinha? Você e tua filha. É. A fala, agora tá mole. Ó, agora tá mole, vou para qualquer lugar. É. é um aprendizado que você tem que, que muda a sua forma de pensar, muda a sua cabeça, muda você enquanto pessoa, né? Para melhor, né? Porque. É uma experiência, assim, absurdamente enriquecedora, né? Em todos os pontos. Até os pontos que dão errado e é aprendizado, e ali você vai amadurecendo enquanto pessoa nesse sentido, né? Porque é muito, muito, muito gratificante. Perfeito, perfeito. Nossa. Ai, gente, que emoção. Estou emocionada mesmo. Olha, eu queria muito agradecer o tempo de vocês. Caixa, muito obrigada por se, se despender, assim, despender seu tempo. Vocês já são o quê? Meia-noite? Uma hora da manhã? Sei lá. Não, 10, 11 12h, 1 2 3 não é não? Três não. Horas da manhã? Um e, e meia. Um e meia. No seu aniversário. <risos> Chegamos no ano novo chinês, <risos> né, do boi. Né? Né? Finalmente. <risos> E, gente, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Galera que está assistindo, obrigada pelas duas horas do tempo de vocês aí assistindo, presentes. Muito obrigada mesmo, sério. Estou muito feliz com esse encontro. Verdade, eu sempre fico feliz com esse encontro de alunos. Alunos, teremos muitas lives esse mês, né? Lives fechadas lá no curso. Falaremos de Japan Rail Pass, dúvidas específicas. Vamos ter live de boas-vindas dos alunos novos. E tem mais alguma live? eu marquei, não sei, tem, eu acho que tem live até o fim do mês com os alunos. Mas tem isso aí, é isso aí. Gente, muito obrigada, sério, pela participação, pelo tempo de vocês. Ai, tchau, tchau, gente. Eu Ei, eu sou tchau, tchau, tchau. Obrigada por gozar e tá. Tchau. <risos> tchau, né?